Por onde eu passo quando eu recebo essa direção, eu falo isso. Eu me tornei uma pessoa, eu me tornei um especialista em fundos, né? Hoje eu sou um cara especialista, especializado em fundos, mas não são os FIIs, né? Que são os fundos imobiliários ou fundos de investimento. Eu me tornei um especialista em fundos de poço. Eu já quebrei seis vezes na vida. Começou, começou Eu Negócio, mais um, mais um não, porque mais um parece sempre que é, que é algo... Como é, você é mais, mais um? um né? É só é, não. mais um agora. É não, um episódio incrível que você vai gostar muito, vai curtir muito com a gente aqui por essas ondas dessa internet maravilhosa. Obrigado por ter estado conosco no primeiro episódio, né? Cara, eu fico que pensando, Robinho, você já ah. tem uns... Uns 60, 70 anos? Por quê? Eu acho que já tinha uns 30 anos quando eu ouvi falar de ondas da internet. Ondas, para começar. É. é a ondas do rádio. Deixa ondas isso. da internet, ondas deixa do rádio. Um... Cara, que ah, cara mais, mais ultrapassada. Deixa, deixa de ser no vizinho, rapaz. <risos> Mas é muito bom ter você aqui depois dessa palavra. Nas ondas. Nas ondas. <risos> Nas ondas internéticas dessa, dessa urbe aqui. Olá, Mundo e Região. Sejam muito bem-vindos. Tiagão, hoje. Convidar de peso. Super. A conversa é diferente? É. Conversa que é diferente. É espiritual, hein? Além de tudo. Espiritual. Você se prepara. Se prepara é. porque o negócio é pancada. Legal, Hã? legal. Queremos. Receber o nosso grande irmão Vitor. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso Thiago. podcast. Eu queria entender por que o convidado é de peso, né? Porque é mais de 100 não, quilos. É porque é bom né? É porque é, ah, bom. porque é bom. né ah, Ele é forte. É. Ele é forte, mas é porque é bom mesmo. É porque era de um peso maior e agora está é, menor. É porque é alto. Né? Quanto mais alto, mais pesado. É. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma Obrigado, honra ter você Thiago. aqui, viu? Privilégio todo meu estar aqui com vocês e poder contribuir de alguma forma, né? com, com, não só com vocês mas com a audiência né, de uma maneira geral e, e vamos embora, vamos bater papo e eu tenho certeza absoluta que eh, um propósito vai se cumprir, eu sempre digo Amém. isso, né, independente da, da do que a gente vai estar tá gravando e entregando de material, independente daquilo que o público está recebendo, eu sempre creio que existe um propósito por trás de, de cada papo, de cada conversa, de cada ação que a gente faz. É isso aí. E às vezes a gente nem sabe qual é o propósito. É a gente é. acha que a gente está fazendo uma coisa, é isso aí. mas existe um propósito é por trás é que, que ele vai se cumprir, eu tenho certeza disso. Não, filho, e eu estou aqui para isso. Fantástico. Você começar falando de propósito é uma coisa importante, porque a gente até falou isso em outras edições já do podcast, todo mundo fala de propósito hoje. Mas você sabe quando a pessoa fala de propósito, por falar, porque está repetindo o que os outros estão falando. Sim. E quando a pessoa vive por propósito. Na é verdade, é nítido, é, é, é natural isso. Você né? fala de propósito com autoridade. Uhum. E aqui tem muito isso, sabe, Vitor? Tem muito essa, esse lance da gente entender o propósito de vida da pessoa. Né? A gente falava muito sobre isso. O eu negócio ele traz essa ideia de, cara. Antes de a gente falar de business, de negócio, de marketing, vendas, growth, e, sei lá, e digital e tantas outras coisas, a gente quer entender quem está por trás disso, né? qual é a história dessa pessoa, qual é o propósito que a trouxe até aqui, o que, que fez ela construir, pensar no que ela tem pensado. E aí por isso eu já começo apresentando o Vitor, é importante que a gente faça isso. O Vitor é um irmão nosso mesmo, o Vitor tem um projeto incrível, que é o Rise Experience agora, Uh, que ele está no próximo, próximo dia 24 de junho, e eu já quero aproveitar esse início de podcast para já fazer esse merchan aqui, viu, Vitor? Obrigado, Porque Thiago. eu não sei o quanto mais a gente vai conseguir falar depois que você começar a contar a história, eu não sei o quanto mais a gente vai poder falar disso, então eu quero aproveitar agora para falar... Tá blindando. Tá? Eu é, já quero blindar logo esse assunto e dizer para vocês o seguinte, gente, um evento impressionante, Rise Experience aqui em Goiânia, dia 24 de junho, com grandes nomes, Vitor, depois brincadeiras à parte, ele vai contar mais, vai falar onde, esse, onde o evento encaixa nesse propósito. Tá. Né? Então, para você que está conosco aqui, eu já queria que você já entrasse e acessasse risexperience.com. Risexp. Para no P. Isso.com.br.com. Vai, vai direto no Instagram, vai direto, né? né? Vai no Arroba Instagram. Risexp. Perfeito. Risexp. Risexp. Você vai conhecer lá. Os personagens que estão, uh, estarão aqui em Goiânia no dia 24, um evento para mais de duas mil pessoas, Sim. né, Victor Então eu já quero começar por aí, para a gente não perder a oportunidade de falar do Rise, porque essa história aqui, Robledo, começou assim. Eu falei, cara, esse cara. Eu, eu acho macho demais o cabra que, que abre um evento e, e pensa um evento para duas mil pessoas o cara tem que ser muito macho numa cidade como Goiânia que não tem tradição são poucos né são poucos acabou de ter um agora recentemente mas mas são poucos e é uma você vocês ainda estão desbravando muito esse esse território então eu falei o primeiro propósito do Vitor é, cara esse cara tem que estar conosco primeiro que é uma, uma forma da gente servir Sim. da gente te honrar porque a gente acredita muito nisso, né? eu falo de relacional, e relacional é isso, é servir primeiro, é honrar primeiro, é, é primeiro é, poder te ajudar de alguma forma, indiferente de qualquer coisa. Mas depois, conhecendo a sua história, eu falei, rapaz, eu achava que o homem era macho, mas o homem é macho ao quadrado. É. <risos> o homem é forte mesmo, viu? E aí a gente queria muito te ouvir, meu irmão, contar a sua história, né? Você poder contar um pouco da sua história de vida, aquilo que, que você sentia à vontade, enfim. E como é que foi essa trajetória, né? Até chegar nos tempos atuais... Rise é um evento. Você Sim. não vive de Rise. Né? Rise é um propósito. Sim. Você não vive de Rise. Pode até em algum momento isso virar um negócio maior, que é um desejo, um sonho. Mas, mas antes disso tem o Vitor, tem a história pessoal do Vitor, tem a carreira, tem a, a construção, tem família, tem a criação, tem os, enfim. A gente queria te conhecer, meu irmão, é isso, né, Robledo? É, você falou muito bem, é, ele falou por mais ou menos quantos, quantos minutos aí? É porque eu, eu que vou, eu sou entrevistado. entrevistador hoje. Né? Eu que sou um entrevistado entrevistador Eu Vamos começar a fazer método, método. é ver né, é, é quem fala é é que é um mais. É. Mas, é, é, completando só essa pergunta sua, eu, eu, é, eu queria saber bem rápido de você, assim, Vitor, você vive pelo propósito ou você vive pela fé? A dá pra falar rápido, né? Eu vivo eu pela, pela fé dessa? com propósito. Uau. Se você quiser, eu te explico isso. Vamos lá, vamos, vamos, lá, lá. vamos lá. Primeiro que é, é, você tem toda razão quando você vê muita gente falando de propósito e pouca gente vivendo genuinamente no propósito. É né? Pouca gente sabendo o que é um propósito, é. para começar por aí. Na tá? verdade, é, a, a busca pelo propósito de vida é algo que algumas pessoas consideram muito subjetivo, mas é muito mais simples do que eu vejo muita gente falando por aí. Uhum nós fomos criados, eu, você, Tiago você, Robledo, todo mundo que está aqui envolvido nesse ambiente foi criado com um propósito e esse propósito é igual para todos. Uhum. E isso, de cara, já é um conflito e um confronto com muita gente que vai nos ouvir, uhum. porque a gente ouve o tempo todo se falando de propósito e aí cada um fala, o meu propósito de vida é esse, o meu propósito é esse. E, e, e, na verdade, o nosso propósito de vida é exatamente igual. A questão é como você desenvolve, como você atua dentro do teu propósito. Uhum. Né? E qual é o nosso propósito de vida? E, e quem está dizendo isso não é o Vitor, isso está escrito... Né, naquilo que eu chamo de manual, e não importa qual é a tua fé, não importa se você é, é, é um cristão protestante, evangélico, ou um católico, ou um kardecista, não importa qual é a tua fé, a tua religião, o teu credo. Hum, o, o teu propósito de vida ele tem a ver com crescer, multiplicar e dominar. Uau. Ponto. Crescer, multiplicar, multiplicar e, e dominar. dominar. Perfeito. Nós, quando, quando fomos constituídos como homem, e eu não estou falando, repito, não estou falando de religião, eu estou falando de criação, de constituição, não importa se você é evolucionista, se você é criacionista. Uhum. Né? Você foi criado com o DNA e logo depois que você foi criado, é, foi entregue um propósito para você. Uhum. propósito, crescer, multiplicar e dominar. Uhum. Então, se o que você está fazendo, não importa se você é, é empresário, empre empreendedor, é palestrante, é, se você é, é, é um marceneiro, é um carpinteiro, é um filmmaker, não, não importa o que você está fazendo. Se o que você está fazendo, você está crescendo, você está multiplicando e você está dominando, tá o você está cumprindo o seu propósito. Uhum. A questão é que as pessoas se perdem uhum. achando que o propósito... É palestrar, uhum. achando que o propósito é empreender, uhum. achando que o propósito é, é ser professor ou ser um militar ou ser um funcionário público. Uhum. E, na verdade, não importa em qual esfera da sociedade você esteja inserido. Claro. Você precisa crescer, multiplicar, e, e dominar. dominar. dominar. Então, esse é o nosso propósito. Perfeito. E Rise Experience tem tudo a ver com isso. Com tá? isso, né? Então, uhum. é... Pelos nomes que você trouxe, eu já tenho certeza. É, né? é assim, o Rise Experience não é um evento, uhum. embora leve nome de evento, uhum. tenha cara de evento, anda seja num evento. espaço de evento, anda <risos> como evento, fala como evento, é. uhum. ouve como evento, mas Rise Experience não é um evento. Rise Experience... É, é um cumprimento de uma visão, uhum. tá? Não é um cumprimento de um propósito, é um cumprimento de uma visão. Pode ser que a gente vá falar da diferença entre visão e sonho, uhum. né? É, eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos sonhos, mas eu tenho muitas visões. Eu, eu vejo muitas coisas, uhum. né? E porque vejo muitas coisas, acabei me tornando um visionário. E por me tornar um visionário, é, o Rise Experience ele foi criado, ele foi pensado para realizar uma visão. E a visão ela já está inserida no nome, propriamente dito. Na tradução literal, Rise Experience significa uma experiência de ascensão. Uau. Então, a ideia, é, a visão do Rise Experience é, e por que ele aconteceu em Goiânia, já já eu vou, vou falar um pouco sobre isso. Uhum. né? E vai ser muito rápido falar sobre o Rise Experience, na minha opinião, porque é, se, eu, se eu for falar de Rise Experience, a gente vai gastar uns 20 podcasts para é. falar. E não termina. Porque ele está sendo construído há 38 anos. Uau. Tá? Uhum. É, eu fiz o meu primeiro negócio na vida aos 13 para 14 anos de idade ou seja, há 38 anos atrás, uhum. eu tenho 52, uhum. né? E desde lá o Rise Experience vem sendo construído, né? Eu me tornei um obstinado por fazer com que as pessoas que vivem à minha volta cresçam. É isso aí. E você falou uma coisa que faz sentido. Rise, ascensão, né? Sim. Experience de experiência de ascensão. Ascensão tem a ver com crescer? Sim. Tem a ver com multiplicar e tem a ver com domínio. Pronto. Quem cresce, quem multiplica, quem domina, está em ascensão. Ponto. Você Perfeito. já pegou, você já pegou a Perfeito. essência do que é o Rise Experience você já, você já pegou o que é o meu propósito de vida, que dentro daquilo que eu entendo deveria ser, uhum. né, ou melhor, é o propósito de vida de todo ser humano uhum. e todo ser humano deveria é, trabalhar isso e desenvolver isso de uma maneira melhor. Perfeito. Pensa comigo o seguinte, se todos nós entendêssemos que o nosso propósito de vida é crescer, multiplicar e dominar. e dominar, você percebe que não teria miséria à nossa volta? Uhum. Por que, que as pessoas vivem em níveis de miserabilidade absurdas? Porque as pessoas não conseguiram entender que elas nasceram para crescer, multiplicar e dominar. Mas tem um cenário que é pior do que esse, que tem gente ao lado que cresceu, multiplicou e dominou mas não se sente responsável por aquele que está do lado, que não cresceu, que não multiplicou e que não dominou em pegar na mão dele e fazer, vamos junto vamos crescer. Daí verdade. que vem Rise Experience. Uhum. Rise, o, o cenário né, do Rise, vocês vão ver que vai ter é, muita... Não vai ter muita tecnologia, não vai uhum. ter muita tela, uhum. não vai ter muita, muita coisa que remete a esse ambiente high-tech, sabe? Uhum. Mas vai ter muita corda. Uau. Por que, que vai ter muita corda? E, e eu já tenho é, orado por isso e pedindo a Deus isso diariamente. Que dessas 2.500 pessoas que estarão no RISE, é, a gente possa ter ali pelo menos uma pessoa que esteja vivendo uma experiência de fundo de poço. Uau. Que vai ter corda lá para uhum. poder... Jogar a corda para essa pessoa e tirar Sinhala ela do fundo do poço. Perfeito. Então a, a, a ideia do Rise Experience basicamente é essa: está em linha com o meu propósito de vida uhum. e está 100% em linha com o objetivo e com a visão de arrancar pessoas que estão vivendo no fundo de poço. Tem gente ouvindo a gente essa hora. Sim não importa se está se ouvindo, se está vendo, não importa qual a plataforma que está, que está vivendo uma experiência de fundo de poço uhum. na família, está vivendo uma experiência de fundo de poço nas finanças, no negócio, talvez tenha gente nos ouvindo eh, debruçada no parapeito de uma janela, querendo pular do 28º andar, Forte. porque acredita que chegou o fim. Uhum. O nosso propósito de vida é jogar corda para essas pessoas e tirar, tirar elas de lá, Legal. tirar do fundo do poço. Alguém já jogou uma corda para você? Eu tive algumas pessoas que, que me jogaram corda. Só, só antes de você responder, só pessoal quem pessoal, tá, quem está nos acompanhando, RISE se escreve R-I-S-E, -S ok? RISE, R-I-S-E, -S e aí para procurar é RISE, é XP, ok? É XP. He's, é XP. Você pode procurar no Instagram, você pode buscar aí na internet, enfim. Você vai achar esse nome. Falemos aí da corda que foi jogada Não, Vamos colocar cordas. aqui na descrição também. Isso, colocar na Beleza? descrição também. Maravilha. Muitas pessoas me jogaram cordas na vida. Eu, eu, eu, eu costumo... É, por onde eu passo quando eu recebo essa direção, eu falo isso. Eu me tornei uma pessoa... Eu me tornei um especialista em fundos, né? Hoje eu sou um cara especialista, especializado em fundos. Mas não são os FIIs, né, que são os fundos imobiliários <risos> ou fundos de investimento. Eu me tornei um especialista em fundos de poço. Misericórdia. Eu já quebrei seis vezes na Uau. vida. Né? E, e é você incrível é um que muitas pessoas que a gente, muitas pessoas que, que vocês conhecem, muitas pessoas que a gente conhece, você já ouviu dizer que... Não, eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei. E é uhum. muito fácil é, você falar sobre uma experiência é, de fundo de poço, ou uma experiência de falência, ou uma experiência de quebrar, depois que você é, consegue se reerguer. Sim. Né? É, mas durante o processo, durante a jornada, dificilmente você consegue é, colocar alguém num podcast no processo de reconstrução. Dificilmente você consegue colocar alguém num palco de um evento em processo de construção. Uhum. Porque as pessoas não estão interessadas no teu processo, elas sempre estarão interessadas no teu resultado. É isso aí. Não tem, isso, isso é uma máxima, né, sobretudo no meio que a gente vive. E a gente sabe disso, né? porque as pessoas estão em busca de resultado. Então, se você representa um resultado, né? você acaba atraindo a atenção e não existe problema absolutamente nenhum nisso. Mas, Vitor, deixa, deixa eu pegar isso e já volto de novo, porque aqui a gente hum. é mal educado mesmo. Deixa eu Fica terminar nas conversas. Eu também não. sou. Ah, é, que bom. É, você falou uma coisa que eu, eu, eu defendo, ela colocada de uma forma diferente, mas defendo a mesma coisa. É, você está aqui hoje porque você tem sucesso. Sim. Foi o seu sucesso daquilo que você se propôs a fazer agora, que começou a ser construído há 38 anos atrás, que te trouxe até aqui, uhum. que te deu visibilidade. né Como é que foi isso? Eu olhei e falei, cara, deixa eu ver esse negócio de rise aqui, eu posso contribuir, a gente acabou de passar por isso, no UpSummit e tal, a gente pode servir de alguma forma. Aí alguém te manda, que estava tocando, você fala, ó oh, bacana, saber que você pode contribuir e tal. Estou tô, tô à disposição. Então, o seu sucesso me atraiu. Certo? Só que o que eu costumo dizer é que o sucesso atrai mas é o processo que tangibiliza. Porque, afinal de contas, primeiro que o sucesso ele pode ser momentâneo ou não, e ele tem, e é luz, né? E a luz, ela, ela, tá, ela brilha, ela ressoa. Uhum. Só que quando você conhece, e se você tem uma intenção verdadeira em conhecer, em aprofundar e relacionar, você vai querer conhecer o processo dessa pessoa. Sim. E aí isso é, por exemplo, eu falo muito disso de rede social, por exemplo, o que você vê ali, é, às vezes a pessoa é atraída por um anúncio, a pessoa é atraída por um evento específico, e aí ela foi, as pessoas chegaram ali na rede dela. Mas quem chega, ele quer conhecer a trajetória que você construiu para chegar ali. Então o que conecta é o processo. Sim. Né? O sucesso ele atrai, mas o que conecta é o processo. Não adianta eu fazer um belo, um, um, uma bela chamada, um belo patrocinado, um belo tráfego, se o cara chega lá e é. eu não tenho conteúdo, Sim. se o conteúdo não, não, não, não engaja, né, eu Robledo? Ajudo, né? Né? Então, acho que é uma forma também diferente de falar a mesma coisa que você disse, Sim. Assim, Sim. Verdade? é, na, é mais na verdade? Na verdade, você, é, você complementou uhum. uma, uma ideia, porque, na verdade, as pessoas entendem, Robledo, que sucesso... É, é a chegada, né? que sucesso é o destino, uhum. que sucesso é o resultado. Então, se você conseguiu fazer um resultado XYZ você é uma pessoa de sucesso. Se você conseguiu chegar num destino, você é uma pessoa de sucesso. Se você atingiu um determinado objetivo, você é uma pessoa de sucesso. E, e dentro daquilo que é o meu entendimento particular de sucesso, o sucesso não tem nada a ver com isso. O sucesso está exatamente naquilo que você falou. O sucesso está no processo. Uhum. O sucesso está na jornada. Uhum. Só que normalmente... É, a visibilidade ela só chega um quando o resultado aparece uhum. dificilmente alguém dificilmente uma instituição um, uma pessoa um empreendedor um empresário um líder seja ele qual for abre o espaço que você abre uhum. para mim ou para tantas outras pessoas que estão no processo uhum. se reconstruindo e dizendo para essas pessoas esse cara é um cara de sucesso é porque ele está Reconstruindo a jornada, não é sexy, né? Não, a jornada não é nada, sexy. jornada não é sexy, não é atrativo, uh -huh. não uh -huh. tem nada de, de, de lindo durante a não, jornada. Você não vai, não. Que eu tô vendo, não, a eu, sua, vou, eu tô eu vendo vou, o sorrisinho vou, dele de canto vou, de boca. Vou, é, ele já, já vai falar uma besteira. Deixa ele completar. Completa. É, ele já vai tá, fazer uma. Alguém que teve, nós estamos em tá, 2023. Tá, em 2017, eu tinha, eu te falei isso num papo que a gente teve. Eu tinha 800 colaboradores com faturamento de 50 milhões de reais por ano. Uau. Em 2018, para que eu pudesse comer e ter um teto para morar, eu dependia do meu sogro. Eu não estou falando de 10 anos depois, estou falando de 2017, estou falando de maio de 2017... Eu tinha 800 colaboradores com faturamento de 50 milhões de reais wow. por ano. Em maio de 2018, eu dependia do meu sogro para poder comer e para poder ter um teto para morar. Uhum. E aí, de 2018 para 2023, é só se fazer conta, a gente está falando de cinco anos. Então, eu estou há cinco anos me reconstruindo. Né? Então, um cara que sai de... Um, um, um grupo de empresas que reuniu 800 colaboradores com faturamento de 50 milhões de reais por ano, para depender de um sogro que é um dos caras que estenderam uma corda, que me jogaram uma corda, para poder comer e ter um teto para morar. Um cara que sai de um faturamento de 50 milhões de reais por ano com uma dívida de 8 milhões de reais para pagar. E que em cinco anos, durante um processo de reconstrução, diminui essa dívida de 8 milhões para R$ 500 mil, reais, porque R$ 1 milhão e R$ 400 já foram pagos. Uau, em... 14 dias de uma maneira milagrosa, e isso tem um, um Deus podcast Deus. exclusivo para falar Uau. disso aqui. Samara, anota aí, Samara, nossa mais uma entrevista, com, mais um bate-papo <risos> com o Vitor, para falar sobre reconstrução, como sair de uma dívida de 8 milhões para 500 mil, em quanto tempo? 6 anos? Em 5 anos. Cara... Então, o, o, o meu sucesso ele nunca esteve nos 50 milhões de faturamento por ano, nunca esteve nos 800 colaboradores, e não vai estar em 2.500 pessoas que eu vou colocar dentro de um centro de convenções da PUC, Uau. não vai estar nos palcos que o é, RISE vai me possibilitar. Uhum. O meu sucesso está durante uhum. todo esse processo, durante essa, toda essa jornada, quando algumas vezes eu tive vontade de arrancar minha vida e alguém me mostrou que não era essa a solução e me jogou cordas. É, então, eu tenho eu tenho uma marca, e aí eu vou, vou parar de falar, porque senão eu vou me emocionar, que eu me emociono é, ainda é até mesmo. hoje. É para isso mesmo, fique à vontade. É, um, um determinado dia que eu achei que seria impossível é, a reconstrução, sabendo qual, qual seriam as consequências do suicídio, eu tomei uma decisão, que eu iria acabar com a minha vida em vida. E, e, eu, e foi a decisão mais dura que eu tomei na minha vida. Eu enchi uma mochila com alguns edredões, com dois pares de tênis, e botei um travesseiro do lado da minha mochila porque eu tinha decidido que eu não iria conseguir me matar, mas eu iria acabar com a minha vida e virar andarilho. Então, eu, eu sabia que eu precisava chegar muito longe. Uhum. Então, eu ia sair calçando um tênis, mas eu tinha mais dois pares de tênis na mochila e eu ia precisar de alguma coisa para me cobrir para dormir o relento. Eu estava com o um plano pronto, com o um plano montado. E aí eu olhei para minha família, olhei para minhas filhas e pensei, essa é a solução para elas. Essa é a solução para minha família. É, e, é, e é óbvio que essa é a atitude mais covarde que um homem pode ter, o pensamento mais covarde que um homem pode ter. E no momento em que eu estava esperando a hora certa para pegar a mochila e sair, o meu telefone toca e, e uma corda é lançada para mim, outra, é, outra corda. dizendo assim, ouve a mensagem que eu vou te mandar agora no WhatsApp, porque eu senti aqui que você precisava ouvir essa mensagem. E aí, quando eu parei para ouvir essa mensagem, essa mensagem dizia, não acabe com a sua vida, Uau. não aborte os seus sonhos. Forte. Eu tenho planos para a sua vida, e os planos que eu tenho para a sua vida são planos de tirar pessoas que estão na mesma condição de você dessa situação. Você não precisa acreditar, eu estou resumindo a mensagem, claro. você não precisa acreditar, você só precisa suportar esse processo. Uau. E, e é nessa trajetória que eu estou. Então, eu, eu acho que aqui, com esse, com esse discurso de dez minutos, eu te disse o que, que é propósito, o que, uhum. que é o Rise Experience, já te respondi. O que, que é viver pela eh, fé? Quantas cordas... É, eu recebi ao longo da vida você viu que ele está querendo encerrar o podcast ele tá não não é, é, é enganado, encer, aí, encerrar cara. encerrar esse essa esse, primeira pergunta essa primeira pergunta conta você é. <risos> porque na vida a gente precisa de pessoas o tempo todo que nos jogue corda uhum. mas você só vai ter pessoas que jogam corda para você dependendo da quantidade de cordas que você jogou ao longo da vida Uau. você sabe que eu eu fico eu fico verdadeiramente emocionado com isso porque é, na trajetória da gente o Tiago falou em relação a sexy né ah tal é, é, é, por, por isso menino, que você ia fazer um sorrisinho ah, de, de boca, boca. A trajetória não é, é ela não é tão sexy assim muito pelo contrário é, a exatamente a trajetória é sexy para caramba sim porque as pessoas elas vivem de histórias cara a gente conta história um pro outro e você vai se conectando com essas histórias, e vai trazendo isso para a sua vida de uma, de uma certa forma, Thiago, que aquela história vai ajudar você a sair da onde você está. Quanto mais no fundo do poço você está, melhor é para você dar um impulso para cima, né? Pelo menos você deu, pelo menos deu pé, né? Isso. Deu pé. É, você está falando com né? um cara, como eu acabei de dizer, que é especialista em fundos. <risos> Ou você então, teve outros aí nessa é. brincadeira. É, eu, já é. tive, eu já tive alguns fundos de poço na minha vida. Então, assim, é, alguém já me perguntou assim, Vitor, qual é a fórmula do, do sucesso? Eu digo, cara, eu não sei, não faço a menor ideia de qual seja a fórmula do sucesso. Agora, eu, eu te digo exatamente qual é a fórmula do fracasso. É, mas você está vendo isso, isso e isso? Não faz, não. Não faz, não, porque isso aqui vai custar muito. Sim. Para a sua vida. Isso é muito valoroso. Isso é. Isso é muito valoroso, Thiago. É assim. Então, assim, esse tipo de história conecta conosco e no momento em que você, em que você, é, em que você começa a viver todo esse, todo esse propósito, tudo, porque assim você, você realmente, você deu como se fosse uma fórmula mágica para você entender um pouquinho sobre o propósito. Mas mesmo assim, ainda assim as pessoas perguntariam para você. Mas fazer tudo isso em quê? Em quê? E, e se Querem você... sempre é, jogar para outra pessoa a resposta para a vida dela. Uhum. Como é que você enxerga isso? É, que se que você, você faz for fazer ele? a gente emocionar de novo, eu vou convidar o pessoal a tomar uma água cristal. Água cristal do nosso parceiro Coca-Cola Company. Porque, porque olha... <risos> Você mexeu com as estruturas ah, tá aqui, abalou as estruturas. Quanto, quanto mais água, mais hidrata, mais, hidrata, mais... mais tem lágrima para chorar. Ontem eu ouvi alguém falando, onde foi? Que o choro é uma oração líquida. As lágrimas são uma oração líquida. Então toda vez que você está é, é, é, lacrimejando ou chorando, é, é uma espécie de oração que está ali de alguma forma se tornando líquida. Seja de alegria, seja de tristeza. E agora nós vamos hidratar. E a sugestão é, é água cristal, por favor. Não é verdade? Coca-Cola, é, você aí. pensa, né? Nosso, Nosso... parceiraço. Super parceiraço. É isso aí. E aí a gente toma essa água para o Vitor contar essa história, responder essa pergunta, né? Eu, a, a, palavra, uma... a palavra. Mas ele tá muito propagandista. Mas está demais, não está? Né? Está então um é maqueteiro de primeira. Não, né? é, eu não preciso me recompor nada como uma água <risos> que <de> sal, tá? <risos> A palavra para Existe uma palavra para responder isso chamado autorresponsabilidade, auto né? É... O, o, o caminho mais difícil para você resolver qualquer problema é você transferir a responsabilidade dele para os outros. Por mais que seja responsabilidade dos outros, por mais que seja culpa dos outros, por mais que alguém tenha causado alguma coisa, por mais que, que, que tenha sido do lado de fora a causa, se a consequência está atingindo você, você é 100% responsável por solucionar o problema. Eu não consigo eh, ter nenhum tipo de ingerência sobre aquilo que o Tiago vai fazer, sobre aquilo uhum. que o Robiando vai fazer, mas eu tenho ingerência sobre aquilo que eu vou fazer. Claro. Então, eh, viver o propósito, né, como você perguntou, viver o meu propósito fazendo o quê? Né, é responsabilidade minha definir o que que eu vou fazer para viver o meu propósito de crescer, multiplicar e dominar. Né? E, e, e, e aqui tem algumas chaves. Né? E, e eu vou usar é, a mesma referência, a mesma base para tentar ampliar o nosso entendimento e o entendimento da nossa audiência quanto a isso. Nós fomos criados para crescer, multiplicar e dominar. E aí a gente foi colocado num cenário de absoluta prosperidade. Qual foi o cenário que a gente foi colocado de absoluta prosperidade? A gente foi colocado num jardim, Nesse jardim tinha toda a espécie de flores, de frutos, de, de tudo. Tudo que a gente precisava tinha naquele jardim. A gente só tinha é, uma, uma demanda, a gente só tinha uma necessidade. A necessidade de cultivar, a necessidade de, cultivo, de cuidar desse jardim. E, e aí o nosso Criador ele dá para a gente é, uma incumbência. Ele deu essa incumbência para o primeiro homem colocar nome em todos os animais viventes, em todos os seres viventes. E, e aí o próprio Deus, que foi quem criou, ele começa a observar esse homem e esse homem, ele está lá colocando o nome dos animais e ele olha para o leão e coloca o nome do leão de leão, olha para o macaco, coloca o nome do macaco de macaco, olha para a girafa, coloca o nome da girafa de girafa e hoje você não consegue olhar para uma girafa e achar que é um macaco, você não consegue dizer olhar para um elefante e dizer que é um rinoceronte. Porque nós aprendemos que aquele animal com aquela característica tem aquele nome. Mas alguém trabalhou para colocar esses nomes. Só que é muito curioso que enquanto o homem está colocando o nome no macaco, na baleia, no rinoceronte, na girafa, está tudo certo. Mas como é que o homem colocou o nome na baleia de baleia? Como é que o homem colocou o nome no golfinho de golfinho? Como é que o homem colocou o nome na raia de raia? Ele precisou mergulhar no oceano. E como é que ele conseguiu mergulhar no oceano para identificar aquele animal e colocar nome naquele animal? O que, que ele precisou fazer? Ele precisou dominar. Por que hoje existem mergulhadores em apneia? Né? É, é a mesma técnica do mergulho para colocar o nome na baleia. Oh. E aí, o que, que isso tem a ver com responder a pergunta de o que fazer para cumprir o meu propósito. Deus olha para o homem e vê que tudo era bom. Só que antes de ver que estava tudo bem, ele vai fazer todas as coisas, ele vai dizer que tudo é bom, mas quando ele olha para o homem, ele vai dizer assim, viu? A, a Bíblia vai dizer isso, viu Deus que era muito bom. Só que Deus continua observando o homem no seu ofício e vê que está tudo muito bacana. Só que chega um ponto que a criação é dele, e ele vai dizer assim, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea significa, na raiz, no original, significa alinhada, porque o homem olhava, numa, lógico que numa atmosfera espiritual, o homem olhava para cima, para o Criador, e olhava para baixo para a criatura. O homem passava o dia olhando só para cima, para o Criador, e só para baixo, para a criatura. Ele não tinha ninguém que ele pudesse olhar nos olhos, ele não tinha ninguém que ele pudesse olhar ombro a ombro, que pudesse ser, caminhar sob a mesma missão. E aí Deus vai tomar uma decisão. Farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea, e aí vai arrancar a costela do homem, isso é papo para mais uns 10 podcasts. Exato. E arranca essa costela e entrega uma mulher que vai caminhar com esse homem. E aqui é, é a prova do que Salomão vai dizer em Eclesiastes 4, que, não é, bom que, o, que, que é bom que sejam dois, uhum. porque é a melhor paga no seu salário, e esse texto não tem nada a ver com casamento, esse texto tem a ver com network, esse texto tem a ver com parceria, tem a ver com sociedade, tem a ver com conexão, Uau. tem a ver com aliança, porque é a melhor paga no seu salário, e se um cair o outro levanta. Uau. O que, que isso tudo que eu disse aqui quer dizer? O homem tem que fazer aquilo que lhe faz bem. O homem tem que fazer aquilo que lhe faz feliz. O homem tem que fazer aquilo que faz com que ele se sinta essencialmente útil uhum. e não aquilo que lhe dá dinheiro. Uhum. E, na verdade, a humanidade busca fazer aquilo que dá dinheiro. Uhum. Então, se, se o salário é 10 mil, eu estou dentro. Se o salário é mil, eu estou fora. Uhum. Mas se o salário é mil e isso me conecta com o meu propósito de vida e vai fazer com que 100 pessoas, à minha volta, ganhem 10 mil enquanto eu estou ganhando mil, eu tenho que estar tá no lugar que eu ganho mil porque é aqui que eu vou estar realizado e feliz. Uhum. E aí eu não vou estar trocando e pulando de galho em galho. Vitor, mas como é que eu pago eh, os boletos, como é que eu pago a conta no final do mês? Fique tranquilo, fique em paz, porque quando você ajuda alguém a ficar milionário, não tem jeito, você vai ficar milionário. Perfeito. É uma questão de lógica. Então, eh, se eu tivesse que responde. Se não fosse um podcast, se fosse um papo que você falasse para mim assim, vídeo você tem que responder em 10 segundos. Dez segundos. O que que eu faço eh, para crescer, multiplicar e dominar, que é o meu propósito? Sim. Faça você, em primeiro lugar, feliz e realizado. Uhum. E realização não tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com conquista. O que você tem que fazer, tem que te fazer feliz. Se o que você estiver fazendo te faz feliz, você pode estar certo que você vai crescer, você vai multiplicar e você vai dominar. Qual que é a diferença que você vê do Vitor, lá dos 50 milhões, lá da empresa com 800 é, colaboradores, e do Vitor nesse momento da reconstrução? O Vitor muito menos presunçoso, muito menos arrogante, aliás, um Vitor que abandonou a presunção, um Vitor que abandonou a arrogância, um Vitor que abandonou a pedância, um Vitor que aprendeu a ser humilde, um Vitor que aprendeu a depender das pessoas, um Vitor que aprendeu que vale muito mais é, um pedido do que uma ordem, um Vitor muito mais humilde, um Vitor muito mais conectado com aquilo que realmente é o ser humano. Você acha que o dinheiro trouxe... Tudo isso de ruim para você? O dinheiro. Pra aqueles 50 mil. Não, mil o dinheiro não. potencializou tudo aquilo que, claro. que, que eu já tinha e que precisava ser arrancado para que eu pudesse chegar naquele lugar que Deus tem preparado para mim. E foi potencializado por quanto tempo? Foi, foi potencializado por nove anos. Nove anos? É, porque. E, e aí tem uma. Tem uma tem um, tem nove um... anos depois, você imagina. E, ah, e, ah, e aí ah. simplesmente você pois não Deus. se encontra mais. Porque nove anos vivendo... Na bonança? É, foi nove anos de potencialização. É, com nove anos bem, cara. Eu estou falando do problema. Eu tô falando problema. É, é. Você viveu nove anos... Vou te dar uma é cronologia muito resumida. É. né Eu, com 13 anos de idade, eu fiz meu primeiro negócio. Né? E qual foi o meu primeiro negócio com 13 anos de idade? É, tinha uma vitrola. Ele é velho, ele sabe o que ele é vitrola. Ele é muito velho, né? inclusive. Sabe. Eu, sou, eu sou bem velho. É, o cara que fala ondas da internet. Ondas da internet, então ele sabe o que é vitrola. É. Né? Não, fique, não fique ensinesmado, não. <risos> Meu pai deixou uma vitrola velha no quintal e eu sempre fui apaixonado por motocicleta. E aí eu, com 13 anos de idade, eu troquei a vitrola velha do quintal por uma motocicleta velha sem motor. Não adiantou nada, né? Porque não a é vitrola justo. não tocava e a é motocicleta vivo, não dava. Não não dava, não não dava é né? justa. Mas foi o meu primeiro negócio, é? porque depois essa motocicleta recebeu o um motor, essa motocicleta andou Pô. e que foi e trocada por outra, que foi por outra e que foi por outra. E ao longo, depois de, algum, de alguns anos, essa, essa motocicleta virou uma Harley Davidson. Uau. E eu viajei por alguns países, né? fazendo aquilo que eu amo fazer. Outro dia a gente fala sobre isso. Outro podcast. É, outro podcast. É muita história, é muita né? História, 52 é. anos de idade, 38 anos Vai de negócio, né? É, e eu acho Harley. que até agora a gente não falou do eu negócio, Ai, né? Ainda, ainda não, nós vamos é, chegar lá. Com a Harley você viajou para quantos países aí? Só para Eu viajei eu o Mercosul inteiro. Inteiro. Pregando, fazendo culto Imposto de gasolina, Uau. pregando a palavra de Deus para caminhoneiro, Fantástico. abraçando andarilho no, no meio da estrada. O mesmo, o mesmo Vitor Soberbo, é, com to, com todas aquelas aquelas características é, é, características que você antes que você antes de me tornar essa pessoa, porque é, e aí eu vou te dar essa cronologia. Eu com 12, 13 anos. É, fiz o meu primeiro negócio, filho de um pai encanador industrial e uma mãe costureira, morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, uhum. filho de uma família pobre, porém muito verdadeira, muito honesta, precisava é, crescer. Inconformado com a uhum. situação que vivia, fui buscar crescimento com 14 anos de idade. Com 13, fiz o meu primeiro negócio, com 14. Tive a minha primeira assinatura na carteira, que foi a única, inclusive, uhum. que durou até os 18. Com 18, eu fui vender livro de porta em porta. Eu fui vendedor. você Mais uma vez, eu vou reiterar que você é velho. Você sabe o que, sabe que é a é enciclopédia é Barça. Demais, inclusive, estudei bastante nela. estudou Mas bast... eu não estudei bastante. Ele pouco... escreveu ela. Não, não. <risos> então, é velho velho. Né? Ele é pouco eu velho, não. é muito não. velho. E, e aí, eu fui vender livro de porta em porta, aos 22... A Barça era o Google. Antigamente era o, Google, não, você é você essa, era o Google, é isso aí? Não, na verdade, a, a, a, Barça, a, a, Barça não. a Barça não era o Google. Na verdade, a Barça, junto com o Guia Rex sim, sim. Aí, aí, e o Páginas Amarelas, aí virava quase. Eu só tô saindo, artificial. Thiago Tiago... deixou a sala. <risos> Thiago abandonou a sala. Virava inteligência artificial, é. Mas fala pra ele que a gente aprendeu o que é B2B, a gente aprendeu o que é B2C, é, a, coisa, a gente é, a aprendeu coisa. tudo isso, né? É, é. A gente faz a escola da vida. Né? É. Es escalar, escalonar, vai. É. A gente aprendeu tudo isso. Na verdade, a gente tem tá uma vantagem, que a gente aprendeu o que eles não... A gente sabe Adicionou, que eles nunca né? viram, né? E a gente tem o privilégio de aprender o que eles estão aprendendo agora. É, o que eu estou mais gostando é que ele me colocou na posição de novo. Que é uma coisa Ah, mas você diferente. não tem mais do que 28 anos de idade. Jamais. Então, aí Esse continuando é um aqui, o que a gente está falando... É um absurdo Vai, achar, que, achar que eu tenho 28 anos de idade. É um São absurdo. 25, né? 25, claro. 25 de carreira, né? De carreira, ah, pelo menos. 25 de palco. É. E aí eu 22 eu entro numa multinacional canadense, como colaborador chamada de Versailles, né, na verdade como um colaborador prestador de serviço, e, e ali eu conheci né, de uma maneira um pouco mais, mais profunda né, o segmento de vendas, e aí já comecei a ter uma remuneração melhor, e aí que surge a história das motocicletas e das viagens, né, e, e por aí vai. E aí quando a gente chega já avançando para 2009, em né, 2009, 2010, eh, atuando na indústria química, eh, fazendo uma visita dentro de uma empresa de ônibus no Rio de Janeiro eh, para fazer um treinamento, surge uma oportunidade eh, de um fechamento de contrato, e, e aí esse contrato, eu fecha esse contrato para a empresa, essa empresa acaba me dando eh, actes desse contrato e acabo... Com o passar de um ano, eu acabei assumindo 100% dessa operação. Essa operação se tornou uma operação minha. Em cinco anos, é, eu já estava operando para nove grupos de, de empresas de ônibus no Rio de Janeiro, na área de prestação de serviço de lavagem, manobra e abastecimento de frota. E o crescimento foi exponencial no Rio de Janeiro nessa área. Então, é, junto com tudo isso... Né, junto com essa abundância vem todas essas características uhum. né, e que foram tendo que ser perdidas okay. né, a partir do momento... Eu costumo sempre dizer o seguinte, eu uso sempre uma metáfora. Uhum. É, todos nós... Aliás, ontem eu ouvi isso. Ontem à noite eu ouvi isso, que é algo que eu sempre falo. Todos nós somos vasos prontos, inteiros, para um propósito. Uhum. Esse vaso precisa cumprir um propósito. Tem vaso que é para colocar planta, tem vaso que é para colocar um objeto, né? mas todos nós somos vasos. E em algum momento, eh, se esse vaso não tiver utilidade, ou ele vai ser entregue para outra pessoa, por troca, por venda, por doação, ou ele vai ser jogado fora inteiro, ou ele vai ser quebrado. Uhum. E eu não tenho dúvida que na sua história de vida, na tua história de vida, em algum momento, você precisou ser quebrado para ser refeito. Uhum. E, e, e quando você se permite ser quebrado para ser refeito, você, as marcas ficam lá, não tem uhum. jeito. Né? Mas você se torna um vaso muito mais forte. Não sei se você sabe disso, mas quando você quebra um osso, e, e ele precisa ser é, reconstruído, reconstruído, né, é, recalcificado. Depois dele calcificado, ele se torna muito mais forte do que o, o, o formato original. Uhum. né? Porque todo, todo o processo de fisioterapia, medicação né, e, e a calcificação concentrada e o repouso faz com que ele fique muito mais forte. E na vida da gente não é diferente. Perfeito. Então... É, a gente é quebrado como vaso, então tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve para a tua missão, né, que não tem a ver com o propósito, né uhum. propósito é definido, a missão são diversas, uhum. né, tudo aquilo que não vai ser útil para você, para o cumprimento da tua missão, vai ter que ser arrancado. Uhum. E, e dói. Perfeito. De verdade dói. Então eu não consigo me ver mais. E, e você não me perguntou, mas a tua pergunta ela acaba me fazendo responder outra que normalmente... Uhum. As pessoas eh, acabam linkando, né? O, o, o Vitor eh, dos 800 colaboradores com 50 milhões de faturamento era mais feliz do que o Vitor de hoje. Normalmente as pessoas têm essa curiosidade. O uhum. Vitor de hoje é extremamente mais feliz, mais leve, mais solto, mais realizado uhum. do que o Vitor de 2017 para trás. Perfeito, Vitor. Eh, eu acho, acho que ficou bem, bem respondido, né? Eu achei romântico pra caramba. Romântico assim. e, e eu, de novo água cristal aqui. É, Mas brincadeira, <risos> irmão. Uh, vamos vamos entender. E você já sim começou a, a entrar no eu negócio, né? Porque o eu o eu negócio ele começa lá na tua história de vida, lá sim? nos 13 anos antes dele. Assim vai. Tudo isso é trans, tudo isso é, é formação dessa personalidade de quem você é hoje, de tudo que você passou. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que é esse curto espaço de tempo de, de superação que você está vivendo, como uhum. você mesmo colocou aqui, de superação. Por quê? Um, eu, eu fechei uma operação, uma fábrica, e nós, nós abrimos, nossa empresa tinha um ano, eu costumo dizer isso, um ano de vida, está escrito no meu livro, inclusive, com um ano de vida a gente olhou e falou assim, uau, wow, esse negócio é muito bom, mas eu preciso dominar a operação Fabril. Eu preciso dominar 100% a operação Fabril porque eu estou na mão de, de terceirizado e tal, isso não é legal. Eu estou sem, sem poder de decisão, de entrega, enfim, vamos abrir uma fábrica. Abrindo uma fábrica, um ano depois nós falamos, nós precisamos fechar uma fábrica rápido. Abre a fábrica. Fecha <risos> a fábrica. Abre cara, a fábrica, fecha é, a fábrica né? Coloca casaco, tira casaco. É, anel, né, e um ano de... a gente olhou e falou assim, não é, essa não é a nossa praia, não é a nossa veia, a gente não nasceu para isso, não é o nosso modelo, fecha rápido, senão vai dar ruim. Cara, um ano de operação deixou um estrago para você poder cumprir depois, que é uma loucura. Eu estou cumprindo até hoje, está tudo bem, uhum. faz parte do processo. Agora, cara, isso não aproxima. Cara, isso está muito longe de aproximar de 8 milhões de dívida. Uhum. De sair de um negócio que faturava 50 milhões de reais, de 8 milhões de dívida. dívida ah, e agora está fazendo um ano que a fábrica foi fechada, eu tô, continuo a operação. A operação cresce, felizmente, é sucesso, como a gente fez lá no primeiro ano, mas eu ainda estou cumprindo obrigações lá da fábrica de, de um ano atrás, de uma decisão que eu tomei. E, e aí tem um ponto importante, eu não sei se, se isso cabe na sua história, com certeza algum momento você deve ter olhado para isso, mas todas as vezes que eu preciso cumprir alguma obrigação daquele tempo, eu olho para aquilo, sofro e falo, isso é a responsabilidade minha, uhum. foi eu que fiz, foi eu que decidi. Essa decisão foi minha, eu podia ter falado não. Eu podia ter pegado outro caminho, mas foi eu que peguei esse caminho. Então, se eu peguei esse caminho, se eu cheguei até aqui, sou eu quem tem que pagar. Vai lá, puff, assina o um cheque, tira da frente, pau na máquina. Como o Ricardo disse, né? o Ricardo, o outro parceiro de, outra, de outro podcast, ele falou assim, assinal da cruz e pau na máquina, pau na máquina e vamos embora. É isso aí, de né? jeito. Então, me, nos conta um pouquinho né, que eu, eu fiz esse, esse preâmbulo, porque cara, eu vivi uma coisa que eu achava que era um absurdo, e aí você vem me falar que, cara, você sai com 8 milhões de dívida e que em quantos anos aí, esse período de, que você está saindo? 5 para 5 anos pra, e meio, né? De 5 anos e meio, esses 8 milhões virou 500 mil nesse hum. momento, meio uhum. milhão, que com certeza está administrado e é administrável. Você está né, trabalhando e dia após dia, até porque há 15 dias atrás, quando a gente se encontrou, era 1,4, uhum. não é isso? Mas qual é, o que, que você fez? Porque, Vitor, foi isso que eu fiz no livro. Eu falei assim, não adianta eu só contar a história ruim. Só a história... Não posso contar só a ruim, só a boa, mas eu tenho que contar quais foram as decisões que eu tomei, o que, que eu fiz para poder sair daquilo, e talvez isso que a nossa audiência quer saber. Porque o que você falou. Tem gente nesse momento querendo desistir da vida. Tem gente nesse momento querendo entregar os pontos. Sim. Tem gente nesse momento querendo desistir do seu negócio, da sua empresa, daquilo que ele sempre sonhou, da sua, daquilo que ele construiu. E aí tem você aqui para dizer o seguinte, cara, não desiste não, por quê? Cara, aconteceu isso em X tempo eu fiz. Ok, mas você fez o quê? O que, que você fez nesse tempo? O que você tem feito para poder sair? Vou tentar deixar te isso responder sem romantizar, né? É. Porque senão. Virou, virou, é. Já virou chacota, é. quizá, né? Não, mas, não mas, pera, não, mas eu vou falar o porquê, que eu achei romântico. <risos> eu achei, daqui a pouco eu falo, daqui a pouquinho eu falo. É. A, a, a resposta está na, na essência da palavra que você começou a pergunta. Uhum. Superação. Uhum. A palavra superação. a, a a, a construção da palavra, né, a morfologia da palavra superação já diz, é superação. Quem consegue agir de uma super maneira, vai conseguir resolver qualquer problema. Uhum. Qual é a grande questão? As pessoas, quando estão com um problema de 8 milhões de uma dívida para pagar, de demandas de uma fábrica que abriu e foi encerrada em um ano com demandas de, de, de, das torres gêmeas que foram implodidas. Passivos, né? As pessoas, Passivos, normalmente, é. ao invés delas superagirem, elas superlamentam, elas uhum. superchoram, uhum. elas superreclamam, elas superresponsabilizam o outro, elas não superagem. Uhum. E a superação é isso, é agir imediatamente. De forma super. De forma super. Só uhum. que isso aqui é um problema sério. Uhum. Por que, que é um problema sério? Primeiro, você não paga dívida com poesia. Uhum. Você não paga dívida com aperto de mão. Você não paga dívida com um olho nos olhos. Por mais crédito e credibilidade que você tenha no mercado. perfeito Você paga dívida com ações. Uhum. Só que é muito difícil você conseguir... Aliás, é impossível você pagar dívida sem recurso. Uhum. Para fazer recurso, você vai ter que agir. Só que o teu credor que vê você agindo, ele diz, como que você consegue ter dinheiro para agir e não ter dinheiro para me, me pagar? pagar. Uhum. Você já parou para pensar uhum. nisso? Uhum. E, e isso daqui é o maior desafio de quem deve. Porque quem deve aquilo que cabe no orçamento, a conta de energia... O, o aluguel, a prestação do imóvel, a prestação do carro, ok, mas quando você deve aquilo que você não, eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para morar, uhum. falei isso aqui, eu dependia uhum. do meu sogro para morar e para comer. Como é que você paga a conta? Você precisa agir. Para você agir, você precisa fazer recurso. Uhum. E aí, o que, que você faz? Você faz recurso para pagar ou você faz recurso para gerar recurso, para aumentar recurso, para aumentar recurso, para aumentar recurso, para poder chamar quem você deve e falar, está aqui, está pago. Uhum. Então, você tem que ter, em primeiro lugar, muita frieza para poder tomar as decisões certas. Uhum. Segundo, você precisa saber quem você é. Uhum. Eu escrevi essa frase ontem, aliás, eu postei. Quando você sabe quem você é, você não se envergonha de como você está. Uhum. Essa frase está entrando para um dos meus livros. Quando você sabe quem você é, uhum. você não se envergonha de como você está. Eu hoje, morando em Goiânia, tendo as atividades que eu tenho, fazendo o que eu faço, você sabe, eu te, comentei contigo, hoje eu estou à frente de uma operação né, no terceiro setor, que é uma, uma operação de, de proteção veicular grande, robusta. né uhum. A gente está tá caminhando... Né, muito bem nessa operação, eu hoje ando num carro de 30 mil reais, moro num apartamento que não é meu, que vale 200 mil reais. Um cara que morava numa, num apartamento de 70 metros quadrados, eh, uhum. que vale 200 mil reais. Um cara que morava numa casa de 450 metros, de 3 milhões de reais. Uhum. Que eh, escolhia o carro que andava e escolhia a moto que andava. Uhum. E aí isso é uma coisa chamada decisão. E, e, aliás, eu falo isso, e provavelmente você vai me ouvir falando isso no RISE, três coisas levam uma pessoa para o fundo do poço. Companhias erradas, hábitos errados e decisões erradas. Uau. Três coisas fazem com que ela permaneça no fundo do poço por muito tempo. Hábitos errados, decisões erradas e pessoas erradas. Uhum. E três coisas tiram essa pessoa do fundo do poço. Companhias certas decisões certas e hábitos certos. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Então, respondendo a tua pergunta, dizendo que eu não ia romantizar, mas romantizei, uhum. só para poder mexer mas com ele... Mas eu gostei ele, dessa, eu gostei é, dessa aí. Mesmo essa romantizado? Aí, essa, aí não foi, essa aí não foi romântica, não. foi Não foi, não. Foi, não. Essa foi, foi, foi quem, Tramontina. Então. né? Essa, essa aí foi a Vera. Essa né? foi, foi a essa Vera. Aí, essa é aquela que, que bate lá no coração. É né? só você parar para pensar. Quando você anda com gente errada toma decisão errada e tem hábitos errados, não tem outro caminho, irmão. Você vai para o fundo do poço. É isso aí. E, você, e pior, aí você vai para o fundo do poço, chega no fundo do poço, você cria... Você toma decisão errada. Qual? Foi fulano que me botou aqui. Uhum. Foi ciclano que me botou aqui. Não foi, foi você. Uhum. Foram as tuas decisões, os teus hábitos e as Boa. pessoas com quem você andou. Uhum. Aí você chega no fundo do poço, você desenvolve um hábito errado. Qual? Ficar se batendo. Fundo de poço não é lugar para você se bater. Fundo de poço é para você se acalmar. Uhum. Fundo de poço é lugar... Você percebeu que eu me tornei especialista Uau, na parada. Perfeito. Fundo do poço é lugar de você acalmar, respirar. Até porque, se esse poço é seco, tem pó. Uhum. Se esse poço não tem água, ele é pó e, e é árido. Uhum. É mais difícil respirar. Se esse poço tem água, além de você ficar parado, você precisa boiar, porque senão você se afoga. Uhum. Então, qualquer movimento brusco, seja num poço seco ou num poço com água, você vai ter dificuldade de sair. Então, você não tem que ficar se batendo muito, fazendo muito barulho, acusando... Então, eu estou falando de hábitos errados. E a decisão errada, qual a decisão? De querer sair do poço sem ter uma estratégia. Uhum. E aí você não vai conseguir sair. Ele romantizou agora. Ele não tinha romantizado não. Agora ele romantizou. Mas veja que você já fez o livro... Eu, curso, eu, eu tenho, eu tenho uma eu tenho Eu tenho três livros sendo escritos simultaneamente. Uau. Parece ah, mas história, derrota. Mas com a história dessa é. aí, deve ter mais alguns aí na capanga. É. Não, não, eu vou lançar esses três livros em 2025. Uau. Eu tenho, tenho data. Eu vou lançar esses três livros em maio de 2025. Uhum. Mas por que é... três? É, por que três? Eu vou te dar o, vou te falar o tema dos três e aí você vai entender por que três. O primeiro tema é Parece vitória, mas é derrota e tem recompensa. Uhum. Essa é uma mensagem, isso virou um sermão, uma mensagem que eu preguei é, durante muitos anos na estrada e se tornou a história da minha vida é, sem eu saber que eu iria viver isso. Porque existem situações na sua vida que elas parecem derrota, parece que você vai ser derrotado, mas na verdade existe uma vitória escondida ali, uhum. e tem uma recompensa ali, tá? Uhum. É, que história é essa? É, vamos, vou, vou pegar aqui alguns, vou pegar alguns exemplos bíblicos muito conhecidos, né? E, e com certeza vai identificar em alguma área da tua vida, né? É, Davi ele peca, Davi erra e por que Davi pecou? Porque Davi errou, ele sofre algumas consequências ali, né? e, e, e foi, foi duro demais o que ele fez. Então, aparentemente, quando a gente olhava para a história, parecia que Davi seria um derrotado, mas Davi ele é levado para um cenário de vitória, e hoje a bandeira da nação de Israel carrega uma estrela chamada Estrela de, de Davi. Davi. O nome mais pronunciado na nação de Israel hoje é o nome de Davi. Uhum. Então, parecia que era derrota para Davi, mas se tornou vitória, vitória e ele teve uma recompensa. Uhum. Se você olhar para a história de Jó, a história de Jó é uma história de 42 capítulos. Nesses 42 capítulos, Jó vive os três quadros, na verdade, os dez primeiros capítulos de uma história comum, de um homem íntegro, reto, que sacrificava pelos seus filhos, depois ele vive uma história de derrota completa, a ponto da sua esposa mandar ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. É um homem que tinha como companhia, num determinado momento, apenas um caco de telha para coçar sua lepra, só que no final da história dele, ele tem a história dele restituída e a própria Bíblia vai dizer que a história de Jó, o estado de Jó, foi muito maior, muito melhor do que o primeiro Estado. Uhum. Eu poderia citar aqui um monte de exemplos, como uma história, por exemplo, de José, José vendido no fundo do poço, uhum. se torna governador do Egito. É isso aí. E, então, o, o, o tema do livro Parece Derrota, Mas é Vitória e Tem Recompensa, ele começou a ser escrito em 2020, 2021, uhum. E eram apenas narrativas e interpretações de histórias bíblicas. Mas, ao longo do caminho, eu percebi que era a minha história. Legal. Por isso que ele só, vai terminar, ele só vai ser lançado em 2025, uhum. que é o prazo que eu dei para terminar essa história. Eu vou é, entregar... Quando eu entregar esse livro, eu vou entregar esse livro é, que começou a ser escrito por um José que estava no fundo do poço, mas uhum. ele vai ser entregue para o leitor, como um José que agora Guerra. é governador. Uhum. Em contrapartida, existe um segundo título, uhum. que é exatamente o oposto desse primeiro título. Porque o primeiro é parece derrota, mas é vitória e tem recompensa. Mas existe uma parada pior, que é parece vitória, mas, mas é, é derrota, derrota e tem consequência. Claro. E uhum. aqui, se, eu não sei se, se a gente pode, mas sei que a gente deve, e, e eu vou falar disso, é, é, é o homem de negócio que tem aliança, tem palavra, é um homem de negócio incrível, respeitado, com credibilidade, mas olhou para quem não devia, se encantou por quem não devia, uhum. esqueceu que tinha uma esposa em casa e uma família em casa uhum. e se deitou com uma mulher na rua. Uhum. Parece vitória, uhum. parece conquista, parece que é incrível, uhum. parece que é show. Mas é derrota. Mas é derrota. Uhum. E tem, tem consequências, consequências graves. Graves. Uhum. Parece... Besteira, um, um dado que eu vou te dar aqui, ou melhor, um detalhe que eu sempre carrego comigo, a gente marcou podcast às 14 horas, falei 15 para as 2, eu estou aí. É isso aí. É, dificilmente você vai me ver chegar num compromisso 10 minutos atrasado. Nem todo mundo aqui nessa mesa foi assim. tá Eu, eu também não fui sempre assim. né eu... Quem tem problema de chegar tamo junto, tamo junto. na hora, no compromisso, Aliás, vou, vou poetizar, você gosta de poesia. Vou romantizar, romantizar, você gosta de romance. Quem não tem problema em chegar 10 dez minutos atrasado, não tem problema de pagar um boleto com dois dias de atraso. Quem não tem compromisso para chegar no, no horário marcado, não tem compromisso para pagar o boleto e não tem compromisso com a realização dos sonhos. Uhum. Uma coisa é consequência da outra. Uhum. Então, quando a gente começa a ampliar isso, a gente começa a ver que, às vezes, parece que a gente está vencendo, mas, na verdade, a gente está perdendo e isso tem consequências sérias. Uhum. E o terceiro título não tem nada a ver com nenhum dos dois, que é um título que eu escrevo é, pelas estradas que eu caminho na vida. O nome desse, título é, o nome desse livro é Na Rota do Milagre. Uhum. Em 2012, eu vivi uma experiência de ver um morto ressuscitando na BR-040, em, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uhum. Voltando de uma viagem eh, de moto, a gente fez um fez um fez um, uma viagem missionária grande, de 21 dias, eh, por todo o Nordeste, e aí voltamos, eh, passamos, tínhamos um compromisso em Juiz de Fora, Minas Gerais, e aí saindo de Juiz de Fora, Descendo para Petrópolis, uma um motocicleta se acidentou, uma motocicleta que não estava com a gente, estava uhum. né, tendo um encontro de moto, e esse motociclista eh, colidiu no guard reio a moto dele explodiu, o corpo dele explodiu no, no, no, no guarda-reio, a perna dele foi praticamente eh, decepada, ficou presa só por uma pele, e aí, na hora, Deus me deu uma direção para parar e, e, e ficar ali com esse, com esse moço e a direção, não sei até que ponto vocês que vão conseguir entender, a audiência vai entender isso, mas Deus me deu essa direção de colocar a mão sobre o corpo e só tirar na hora que os paramédicos chegassem. E, e ali eu coloquei as mãos sobre esse corpo e a gente começou a orar. Foi, você só foi obediente. É, só fui obediente. Só e aí a gente começou, quando eu digo a gente, eu e junto, junto, um monte de outros pastores que estavam no grupo, né? Todos motociclistas e aí a gente começou a profetizar vida sobre sobre né? no ouvido desse desse motociclista que tinha caído e aí a polícia chegou, a polícia normalmente chega, tira todo mundo da cena, né? Para isolar o, o uhum. local a polícia chegou, olhou, isolou o local, não tirou a gente do local e aí veio um moço com um, um saco preto para cobrir o corpo, né? que normalmente fazem isso na estrada, uhum, né, quando claro. tem um acidente, Aí quando ele veio para cobrir o corpo, a gente começou a cantar. Né, por isso, da, muito da minha relação com a música, a gente começou a cantar no ouvido desse moço, e enquanto a gente cantava, ele cuspiu uma bola de sangue, né, e aí quando ele cuspiu essa bola de sangue, ele voltou a respirar, voltou o pulso, e nisso os paramédicos chegaram, levaram ele para o primeiro hospital, que era o Hospital de Teresópolis. Antes de levar, eu perguntei para o médico, o médico falou, olha, o estado dele é muito grave, a gente tem que levar imediatamente, caso ele ele se mantenha, né? caso ele ele ele viva, ele vai perder a perna, porque a perna dele né, foi praticamente decepada. E a gente fez uma volta, a gente rodeou a ambulância, colocamos as mãos na ambulância, oramos, e aí três dias depois a gente foi para o hospital, ele já tinha, sido, já tinha passado por seis cirurgias, é, a perna dele já tinha já tinha já tinha operado né? foi transferido para o Rio de Janeiro resumo da história Vitor Mitrano hoje vive anda de moto em cima das suas pernas Uau. esse cara era eu não sabia ele é meu xará né e e aí depois eu conto essa história deus parabéns deus parabéns depois linda eu conto história. Essa história, essa história então nós vamos então nós vamos mudar o rumo da prosa <risos> Cara, porque, porque, porque, isso, isso, porque isso, essa prosa é, viver é forte é viver ali a, é a essência mesmo é forte é ser obediente é. E, e, e nem a gente tem domínio nem sempre é fácil Deixa eu te falar ser uma ser coisa a gente tem domínio só quem tira a vida é quem dá a vida uhum. que é Deus mas a gente tem domínio até para interceder pela, pela pela morte. Sobretudo uhum. numa morte acidental. Uhum. Porque a grande maioria dos acidentes, eles não são vontade soberana de Deus. Uhum. É, Deus até permite, uhum. porque você imagina se não tivesse um controle maior uhum. sobre tudo que que se acontece. tivesse um Cara, você imagina essa parafernália que, que que a gente vê em tudo quanto é lugar hum. Você não tem a mão de Deus controlando Sim, é isso aí. precisa vamos é vamos tirar o romantismo, se não é a mão de Deus no trânsito de Goiânia. Ah, é isso aí. <risos> o trânsito de Goiânia precisa dar 24 horas, mil irmão. milhão de mil veículos é, é. registrados em Goiânia. Não, mas Esse monte trans... de rotatória. No ninguém trânsito dá de Goiânia... Deus tem que estar tá com a mão nesse é negócio, aí, rapaz. Tá senão é... É só é pela unção mesmo, é, é, não, não tem, tem jeito. jeito não. É. Aquela hora eu falei que estava tava muito romântico para mim. E eu vou explicar para você que eu falei que estava muito romântico. É natural a gente... Passar por problemas lá atrás. E depois que essa jornada foi. É, é, é, ou parte dessa jornada foi concluída, você chega lá na frente e diz: Nossa, eu sou muito mais feliz agora uhum. do que eu era lá atrás. Tudo bem, eu não tenho 50 milhões, mas eu sou muito mais feliz agora do que os 50 milhões que eu tinha lá atrás. E isso parece ser um pouco romântico. Uhum soa um, um pouco romântico. Só que o ser humano ele é, ele tem uma um, tem uma é, tem uma palavra que é muito forte para o ser humano, que é a nostalgia. Uhum. Né? Aquelas coisas que a gente lembra e que de alguma forma traz saudade para gente, um cheiro, uma uma marca, sabe? Um é, passeio, né? Um passeio. Uhum. Né? Nós somos esses seres. Puxando pela nostalgia. Alguma coisa lá de trás, você tem saudade. Nada. Zero? Zero. Caramba. Zero. Eu, e, e sabe por que eu respondi com Caramba. tanta facilidade e com tanta ênfase? Eu respondi... É, uma caixinha de pergunta de um amigo do Rio de Janeiro, que ele perguntou exatamente, ele, tava, ele abriu a caixinha de pergunta estava uhum. perguntando para todo mundo, falei, essa daqui eu vou responder. Uhum. E ele perguntava exatamente isso. Se você é, pudesse voltar atrás dez anos, cinco anos, pudesse voltar no tempo, é, o que, que você gostaria de pegar de volta que você perdeu? E eu respondi, nada. Nada. Perfeito. Nada. Perfeito. Não tem... Nada, Roberto Sabe o que é nada? nada. Vitor, mas é, materialmente, tudo bem. Uhum. Materialmente, nada. Uhum. É, amigos que se foram não eram amigos, porque os que, os que eram amigos Continua, permaneceram. Uhum. É, eu, te, eu tenho amigos que, que eu ainda devo uhum. e que... É, eu frequento a casa deles e eles frequentam a minha casa e está tudo bem. É isso é, então, assim, ó, ambientes que você frequentava, nenhum. Eu não sinto saudade de absolutamente... Eu não tenho nostalgia. Eu uhum. falei que eu, eu sou um cara que eu vivo propósito e eu não tenho sonhos, uhum. eu tenho visão. Normalmente, quem tem sonhos vive nostalgia. Quem tem visão não vive nostalgia. Por quê? Porque quem tem visão está no futuro. Quem é, tem visão não está no passado. É e é por isso que as pessoas morrem de depressão, você sabe disso. É né? Depressão é excesso de passado, ansiedade uhum. é excesso de futuro, uhum. e estresse é excesso de presente. presente. Então, uhum. quando você consegue ter esse equilíbrio nos três pilares, você consegue olhar para o passado só para te servir como referência, retrovisor, Perfeito. olhar para o futuro para entender que é o teu destino Perfeito. e intensificar o presente na medida certa, você consegue equilíbrio. É. Então Não tem falta de nada, Robledo, nada. Legal. Vitor, mas, mas... Então não lá. era romântico, tá? Esquece. É, <risos> deixa para lá. <risos> vou me eu, vou, eu vou me redimir aqui. É. Vitor, você falou de uma coisa, é, quando eu te perguntei sobre o processo que você fez, você me falou uma coisa, bom, de tudo que você falou, e eu me vejo em várias delas, por esse pequeno processo que eu passei, não posso jamais comparar o que você passou, e até porque cada um tem a sua história. Né? Sim. Eu mexi em tudo aqui, né? mas estou tão à vontade aqui, gente, deixa eu assim, é, está tão ele, bom. Né? <risos> uh, eu queria entender, entender uh, você falou sobre superação, né? essa super ação que você precisa ter para poder passar e vencer, enfim. Mas você falou sobre ah, entender ah, a questão das decisões. Né? Você falou sobre decisão. E, e quando eu trago isso aqui para a minha realidade, é muito claro. E muitas pessoas perguntaram, ah, Thiago, mas é, isso foi o fulano que te incentivou. Né? Eu falei assim, não, teve sim um apoio, teve sim uma, uma argumentação para fazer... Mas a decisão é minha. Sim, sempre. eu sabia o que aconteceria se eu tomasse aquela decisão de abrir uma fábrica. Eu sabia o quanto eu não queria ter. Eu sabia o quanto aquilo não estava nos meus sonhos, não estava nos meus projetos. E ainda assim, eu decidi. E aí eu aprendi que você jamais pode negociar com as suas convicções. Seja com quem for. Uh, então, eu queria muito voltar nisso e, e, e chancelar isso, porque para mim faz muito sentido na construção dos meus negócios atuais, na construção uh, da minha trajetória profissional, da minha carreira, do, enfim, de tudo que eu faço, essa, conv, essa clara convicção de que eu sou o responsável pelas decisões que eu tomo. Sim. Né? Você falou muito sobre isso. Mas, é, é, fechando esse tema e entrando, e abrindo um loop para você nos responder, você também, além de um empreendedor nato, né? teve quatro anos de carteira assinada só lá no início da, da sua vida de trabalho, uh, você é um bom comunicador. Uhum. Né? Um bom comunicador. E isso te levou também a exercer o, a, o papel, eu não sei se a gente chama de papel, a missão de pastor. Uhum. Né? Você é pastor numa, numa igreja. E, e para isso demanda-se um nível de comunicação muito forte, muito bom. É, nós temos, um, um, nós temos um, um patrocinador aqui que é a Vox2U. Né? Vox, inclusive, do seu relacionamento Bruno, também. Bruno, Bruno Cunha. Né? Vox, é, um, é um patrocinador nosso em nível nacional. Esses caras têm 150 lojas em vários estados. Aqui em Goiânia, através do Bruno, do Diego, né? uhum. do, do time todo, está inaugurando uma loja agora no Flamboyant. Acabou de inaugurar uma loja no Flamboyant. Próximo do Flamboyant, aliás. E, e na tua visão pessoal, profissional, quão importante é para os empreendedores, para as pessoas que estão construindo uma história agora, estão construindo uma carreira, esse lance da, da comunicação. É, e, e, e qual é o caminho mesmo? Como é que uma Vox como é que alguém especializado pode, de fato, ajudar? E se isso faz, faz diferença na construção da história de alguém que está construindo a sua carreira nesse momento? E eu falo isso porque quando eu penso no Rise Experience, uhum. você está de novo usando a comunicação para impactar uma série de Sim. pessoas. Você é um cara que usa muito a comunicação para impactar muitas pessoas. Isso que nós estamos fazendo aqui é isso, isso que você, o que você faz lá como pastor é isso, e não começou hoje, não foi por conta do problema que você viveu, você já era antes, Sim. 22 anos, você Sim. comentou, você já é pastor. Uh, e agora você tem um evento né, grande, de grande magnitude, o Rise Experience, que também vai usar a comunicação através de palestra, através de workshops, através de, né, de nomes que você traz com referência, de, de conhecimento mesmo daquilo de, de que fala. Mas uh, uh, o quanto isso realmente pode interferir na vida e no sucesso profissional de, de alguém que está nos assistindo agora? Incrível a, a tua pergunta, Tiago. E assim, eh, eu, eu, eu sou um cara inconformado com o, o modelo de educação no nosso país. Uhum. É, e eu, eu sempre digo seguinte, e aí eu vou fazer um link da tua pergunta 100% com, com o Eu Negócio. Né? Uhum. É, a, a, a gente não aprende três coisas na escola de base que se nós aprendêssemos... Todo ser humano seria muito bem-sucedido. Independente de ter prosperidade financeira ou não, todos nós seríamos bem-sucedidos. Quais são essas três coisas? A escola de base não ensina educação financeira, uhum. não ensina gestão emocional e não ensina oratória. Uhum. E aí eu vou pegar esses três pilares e vou terminar de responder no oratório porque foi exatamente a pergunta que você fez. Educação financeira. A gente só precisava ensinar os nossos alunos, os nossos filhos, isso aliás isso é um sonho que eu tenho, a educação, de, seja a escola pública ou a escola privada. A criança, quando entrasse, ela tinha que aprender aquilo que hoje eu chamo da, da, da, da técnica é, é, 60-30-10. É, o, o aluno lá na... Quatro anos de idade, começou a ser alfabetizado. Ele tinha que aprender a viver com 60% do dinheiro que vai na mão dele, guardar 30% e doar 10%. Desde o primeiro dinheiro que ele receber de mesada. Você imagina um osso com 18 anos de idade, que desde a sua primeira mesada ele doou 10%, ele guardou 30% e ele viveu com apenas 60%. Quanto de dinheiro esse moço ou essa moça aos 18 anos vai ter guardado? A nossa escola tinha que ensinar. Eu, eu até sou, sou enfático em dizer que isso tinha que ser quase que lei. Tinha que ser um decreto de lei. Viva com 60% da sua renda, doe 10% da sua renda e invista 30% da sua renda. Então, educação financeira. Segundo, gestão emocional. Na verdade, nós não temos educação financeira porque não temos gestão emocional e a gente quer antecipar o futuro, né? por isso que é, o cara ganha 3 mil por mês e compra um carro de 100, né? porque ele aprendeu erradamente que ele pode se endividar antecipando o futuro. né? Então, isso, isso não tem a ver com educação financeira, isso tem a ver com gestão emocional. Uhum. Então, são, são as duas coisas que antecedem a questão da oratória. As escolas precisavam ensinar os três pilares básicos da oratória, né? Fale de pé para ser visto, fale alto para ser ouvido e fale pouco e claramente para ser desejado. É, e, e as escolas não ensinam isso. Então, acho que se, se a gente conseguisse, né de alguma forma... Aliás, eu, eu tive um papo longo com o Bruno a respeito disso, da última vez que eu tive com ele, porque é, sempre foi um incômodo meu. Aliás, dentro do Rise Experience, dentro do, do da esteira de negócios do Rise Experience, eu, eu é, tenho um projeto chamado Rise School, que é exatamente formar vendedores é, ali na, na, na faixa etária do primeiro emprego, né? uhum. entre 16, 18, 19 anos. E um dos papos que eu tive com o Bruno foi isso. foi Bruno, essa galera eh, de primeiro emprego tem que aprender oratória e tal, mas eu acho que oratória era algo que tinha que ser ensinado, eh, assim ó, entrou no, no no maternal, já tinha que começar a ser ensinado. Oratória, educação financeira e gestão das emoções. E isso é ignorado. Né? A gente aprende português, matemática, geografia, aprende o valor de pi, aprende a equação, aprende um monte de coisa. Que você não usa, não estou fazendo apologia a, a, a retirar, a, isso, a, a, a retirar uhum. isso, tem que ter... E, enfim, ok, mas essas três coisas é, precisaria haver uma, uma, uma iniciativa, não sei se, se, se já é um despertamento para a gente, se é um despertamento né, é, no, no meio que a gente vive, de, de, de apresentar, de criar um projeto e apresentar um projeto às instituições de ensino para que as gerações que, que estão vindo né, é, cresçam multipliquem uhum. e dominem, uhum. né, que é exatamente o propósito delas. Claro. Então, a oratória, é, nem preciso te dizer que eu acho que é fundamental para tudo, é fundamental para os negócios, uhum. e ela deveria estar tá sendo, tá inserida na, na escola de, de base. Eu acho que a Vox2U está fazendo um trabalho lindo em Goiânia, uhum. Eu, eu, eu costumo brincar, né? porque eu, eu, eu tenho negócio em Goiânia desde 2004, uhum. né? mas morar aqui eu moro desde 2019. Uhum. Eu nunca vi um povo tão bom para fazer negócio como o povo goiano. O povo uhum. goiano é bom de negócio. Uhum. Igual é bom para dar seta. Não, dá <risos> se, se, se, <risos> não, não me faz contar a piada que eu tô pensando Agora nela não. no ar. Né? Agora não. <risos> o tá povo goiano mesmo. é bom de fazer negócio, uhum. mas, mas o povo goiano é ruim de comunicar. Uhum. É, e o trabalho que o Bruno está fazendo é um trabalho lindo e incrível e necessário para ne qualquer tipo de negócio você, né? me, você, você sabe que falar, eu, tenho, né? eu tenho dois filhos é, a Gabriela e o Pedro a Gabriela hoje está com 17 anos o Pedro fazendo 15 anos agora e graças ao pai, a Deus é, é, a gente teve a condição de colocá-los em, em, é, em escolas em escolas é, é, particulares e tudo e uma das coisas que eu fiquei impressionado, cara, é que desde desde muito cedo, é, já já ali no, no, no jardinzinho mesmo de infância, ali que a gente chamava de TOTS, lá dentro da escola que eles uhum. estudavam, é, desde cedo eles falam em público. Uhum. Desde cedo. Então, de, desde cedo, essa escola, especificamente a Escola Etos, ela coloca, ela colocou, o, é, os meus filhos até o é, é, até o quinto ano, né? uhum. até o quinto ano, é, é, sempre falando em público. Isso fez uma diferença total na vida deles, porque não que eles sejam exímios oradores, mas eles não travam. Sim. Uhum. Perfeito. Eles não param pelo medo. Consegue sair. Entende? Uhum. É, aí, Consegue aí, aí, o o, aí é a prática, né? É a prática. O que vai aperfeiçoando uhum. é a prática. Então, uhum. poxa, eu tenho que ir lá na frente falar? Então eu vou lá na frente e vou falar. É, é fantástico. E, e isso é incrível. Isso é incrível muito mais porque quando eu era criança, eu era gago. Eu ainda tem um pouco né, de gagueira. E, e meu, eu me lembro muito bem, meu Você pai... Você lembra dessa época? O quê? Faz tempo, mas eu, ele lembra. Tá, eu, Tem boa tá, memória, tá né? Tá ah, certo, tá certo. Eu me, um eu, bar, me lembro, eu me lembro que meu pai, ele é, era um era um um instrutor de treinamento, ele dava ministrava muitas palestras, e, cara, eu achava incrível aquilo, achava maravilhoso aquilo. E eu olhava o meu pai fazendo aquelas palestras e falava assim, cara, eu quero ser igual. Eu quero ser igual, porque é, ele fala bem, as pessoas gostam dele... É, as pessoas ouvem ele, e eu sou só o filho dele. Eu não gostava disso, eu queria ser reconhecido como Robledo, e não como filho do Donaldo, desde, desde pequeno, desde pequeno. É, orgulho besta. Mas, enfim, é, é, eu tinha isso, e era gago. Depois que eu trabalhei a gagueira, fui para a fonoaudióloga e trabalhei a gagueira, é, falar para mim ficou muito simples, ficou muito fácil. Então, assim, eu, eu, hoje eu gosto muito de falar. Gosto muito de estar à frente, gosto muito de apresentar. Adoro. adoro, adoro é, é, mas, assim, eu tive aquela base, sabe? Aquele é cara que você olha. inspiração assim, modelou. Eu, eu quero ser você. É isso aí. Lá na frente, eu, não, não quero ser exatamente igual, não. Eu uhum. quero, eu quero eu mudar algumas é, Eu quero mudar algumas, é, mas algumas, algumas coisinhas, lá. mas, cara, a gente modela muito é isso. isso. É isso a gente modela muito. E eu, eu acho que. Eu, eu queria muito pegar o gancho para o próximo tema e para o próximo patrocinador, inclusive. Porque você falou sobre empregabilidade, você falou sobre preparar para o futuro, você falou sobre as pessoas saírem do, do estudo comum, uh, não preparados para uma série de coisas que deveriam, quando estão aprendem uma série de coisas que não vão usar ou muito, na maioria das vezes não vão ter, não vai ter tanta utilidade. E aí nós temos de fato um outro patrocinador, o Efrila, que é também um projeto lindo. Né? Aqui de Goiânia, começou em Goiânia conheço, hoje. Conhece o Efrila? Não. Você ah, é, vai ter vai a oportunidade conhecer, de conhecer. Muito Você vai conhecer, inclusive, o, o, o fundador do Efrila. É um, é um velho, como o Robledo, assim, uns é. 70, 80 sorry, anos. Você tipo. vai ter a oportunidade. E é uma plataforma exatamente que conecta pessoas que estão fazendo freelance, serviços freelance aí no mercado, de uma forma ou de outra. É, não obrigatoriamente pessoas que apenas não deram certo ou que estão fazendo ou, ou qualquer tipo, não. Mas profissionais, né? hoje, hoje o e ele tem mais de 4 mil empresas cadastradas dentro da plataforma. São mais de 13 mil freelancers. 16, não? 13. 16? 13. 13 ou 16? Ah, agora você já descobriu quem que é o fundador, o senhorzinho é. o fundador <risos> ali do, do e O senhorzinho ali, ó. <risos> o senhorzinho que está tentando. 13 ou 16? 16. 16, 16 mil. Então eu tenho que corrigir, meu número tá, tá ultrapassado, já é, é, é, é, tem um tempo mil. que eu tô falando 13. É porque aqueles da semana passada, semana passada, passada e, o é. e o idoso são eles. E o idoso são eles, aí eu que não lembro. Entendi. É que eu tive Covid, você já viu? É, é. é. é a história tá, que tá todo mundo A culpa é do Covid e do TH, né? É. É. Mais de 16 mil freelancers e, e nos últimos tempos tem mais de 3 mil operações recentes feitas lá dentro. Quando a gente olha pra uma história e, e eu imagino que plataformas como essa, a nova economia, né? ela é uma startup, essa startup uhum. foi avaliada, saiu uma notícia agora essa semana, que ela foi avaliada em mais de 5 milhões de reais. É, jovem ainda, né? jovem na operação também, né, né Kevin? E, mas foi avaliada em mais de 5 milhões de reais, mas o principal benefício aqui, talvez... É cumprir parte desse papel que você está falando, que se tivesse cumprido lá, na, inf... lá na, na, na, na infância, na adolescência, durante o processo, talvez não tivesse tanta, tantas pessoas fazendo serviço freelance de forma não profissional, uhum. ou de forma, uh, uh, sabe, muitas vezes até de subemprego, por que não, enfim, pessoas que estivessem mais preparadas para outros mercados... Mas aí você começa a perceber a beleza que é da, da, uh, do empreendedorismo também, né, Vitor? Porque também por um vácuo que existe no mercado, essas pessoas muitas vezes estavam soltas por aí, com dificuldade de encontrar emprego, com dificuldade de se colocar ou de se recolocar, aparece aqui, é criada uma plataforma, alguém pensa uma plataforma, onde fala o seguinte, cara, vem cá, deixa eu, deixa eu fazer a transição, deixa eu te ajudar... Deixa eu, deixa eu te ajudar a transformar a sua vida, porque aqui você pode fazer, encontrar um emprego mais rápido, encontrar um serviço mais rápido. Do outro lado, o, o empregador que tem muita dificuldade em contratar, e às vezes em contratar rapidamente uma mão de obra, também é transformado. E, e para mim isso faz muito sentido quando você pensa naquilo que você falava de educação, de educar. Porque é preciso que tenha alguém pensando em facilitar a vida das outras pessoas, em, em acessar, em dar acessibilidade, porque senão a gente vai ficar nessa de todo mundo fazendo as mesmas coisas e ainda falando que está cumprindo um propósito. Na vida. Sim, e, e, e no final das contas, é, não cumpre o propósito hum. e não ajuda o próximo a cumprir o seu propósito. Ó, e eu quero pegar os três pilares que você trouxe e linkar com o Efrila aqui. Crescer, multiplicar e dominar. E dominar. Quando você pega uma startup, é, tudo, uma empresa que escala, nela, não apenas não é, uma, não é um escalonar, mas é um escalar mesmo, né, uhum. De o um negócio. Você pensa que essa empresa, né, todo, toda uma startup virou unicórnio por quê? Porque ela cresceu, ela multiplicou e, dominou. e ela dominou e dominou. É assim como o Nubank, é assim com tantos outros tantos outros empresas aí que começaram ali como startup, como negócio, uma ideia, uma disrupção. Né? E aí a gente tem esse prazer de ter, não só como patrocinador, mas o fato de ser goiano também, sabe? De ser daqui uhum. da nossa terra. Hoje a fila já está em mais de quatro, quatro estados. Semana passada eu estava em Maceió fazendo uma palestra e o Kevin falou, oh, esses caras aí têm uma rede de lojas, fala para eles que se precisarem. Aí eu falei, os caras falaram, pô, marcou uma reunião quarta-feira. Ele, cara, eu tenho essa demanda, eu preciso contratar gente, contratar rápido. Aí ele fez uma simulação para mim na hora, de uma vaga que tinha para um evento que eu estava lá em questão de minutos apareceu uma pessoa querendo se cadastrar para vaga, se candidatando para vaga. E tem pra vaga, vaga. para tudo. Para tudo, para tudo. Mas ele está muito focado hoje na, na, na Mais, área da gastronomia. Restaurantes. Mas, né? cara, ah, tudo. faltou um garçom, faltou faltou um cozinheiro, um mestre. Você e precisa tal, repor um ali naquela é, noite para aquele é, dia. É, por exemplo, no Upsummit, né, que foi um evento que a gente que a gente conduziu também. É, ele colocou 20 pessoas lá, sim. Da noite para o dia, faltou, preciso colocar a gente aqui para o credenciamento. Então, por que, que eu falei que vocês vão se conhecer em algum uhum. momento, enfim, com, com o Rising, você vai ter essa demanda de contratar um profissional ali, profissional de freelance, pra, cara, seja para staff, seja para credenciamento, seja para tantas outras ferramentas, eles nos ajudaram muito. Né? E está com foco forte em, em gastronomia, enfim, mas está lá, está disponível. Você quer uma vaga de limpeza, você quer uma vaga de assessor, de assistente, está tá disponível lá, não é isso? Então, para mim, faz muito sentido tudo o que você falou e, e até o que você citou sobre o propósito do Rise, quando eu penso nos nossos patrocinadores, e eles foram escolhidos a dedo. né? Pensar numa Vox to You, porque isso constrói o meu negócio. Pensar num E-Freela, isso é o meu negócio. Então, para nós, isso faz muito sentido. É, eu eu acabei desenvolvendo como hábito isso, sabe, Tiago? É assim. É, dificilmente eu me conecto com alguém ou com alguma coisa que não tem não, não, não traga esses três pilares. Uhum. E, e não é porque eu não quero, é, é quase que automático. Uhum. Dificilmente fração, né? consegue, consegue dar liga é. É, quando uhum. alguém que está perto de mim não quer crescer, uhum. não multiplica. E, e assim, você pode observar, empresas que crescem, multiplicam e dominam. São empresas que, na essência ou o fundador, ou o CEO, né, eles têm na essência esse, esse entendimento esse uhum. e um entendimento que se tornou um comportamento intencional, uhum. porque é, na verdade são estágios, né? uhum. eu, eu venho observando isso há muito tempo, porque todos nós temos o DNA do uhum. crescimento, da uhum. multiplicação e do domínio. Uhum. Uma vez que você tem a consciência disso, isso se torna um comportamento intencional. Uhum. Você fala, não, peraí, eu tenho que me comportar de uma forma é, que esteja alinhada com aquilo que é, é, é o meu propósito. É então, a partir de agora, intencionalmente, eu vou me esforçar, vou me esperar, vou me esmerar, vou me preparar para poder crescer, multiplicar e dominar. E depois você chega num terceiro nível que você já não precisa mais fazer isso intencionalmente, isso já é automático, uhum. né? já está ali. É, e isso no, no mundo é, empresarial precisa ser dessa forma. A empresa precisa absorver essa essência e crescer. Multiplicar e dominar se torna automático. Mas o empreendedor, o CEO, os gestores, os líderes e os gerentes que não conseguirem carregar essa essência vão atrapalhar o processo. É. Por isso que é, é, que eu mais ouço em Goiânia mão de obra é muito difícil. Uhum. Não tenho mão de obra para fazer isso acontecer. Uhum. Por, e, e é por isso que eu sou apaixonado por desenvolvimento de pessoas, uhum. porque você chega você chega num lugar em que é, não tem mão de obra, né? Aliás eu ouço que não tem mão de obra desde que eu assinei a carteira pela primeira vez com 14 Sim. anos de idade. Uhum. Né? Aliás, eu tive esse papo contigo do café, né? Sim. Desde que eu tô no mercado, sempre teve crise, uhum. sempre teve dificuldade de mão de obra. Sim. É, as pessoas é, não eram comprometidas uhum. e, e por aí vai. É aí. Né? E, mas também sempre existiu, aliás, né, eu, eu sou de, você disse que ele é velho, ele é um tempo, mas eu não... sou mais velho que ele, eu sei, porque eu sou de eu uma época que, que, que não, não existia eventos como o Up Summit, como o Rise Experience. As empresas se reuniam para fazer convenção no final do ano e, e eu já tive o, o, o privilégio de dividir palco com o professor Marins, Uau. com o com, com Daniel Godri, Uau. os caras que, que, que já assim. viraram uhum. quase e o, que, que... E o Daniel Godri, ele estava fazendo aquela palestra da escada. Da escada, da escada. de sempre. Essa, essa, não, essa não pode faltar meu Mas irmão. é um cara incrível, essa, é, é, sei, é, que, que tem sei. um conteúdo incrível, me entrega é. incrível. E, e, e, e assim, as pessoas sempre desenvolveram pessoas. É e, e a é. hora que a gente perder... E, e, e aí a, a chave de tudo sempre vai ser agora sim, é romântico pra caramba. A chave de tudo é o amor, cara. Ah, não tem jeito. É isso aí. Se você é isso aí. amar pessoas. É isso aí. E aí você pode ter um negócio se quiser, faturando, que você... você tem que amar a gente, mano. É isso aí. Se você não amar a gente, não adianta. Você fica aí no meio desse monte de tralha que tem aí, ó, que só é aí. ele sabe o que é. é e a gente não sabe. Mas tem que amar a gente. É se não, não amar a gente. Você não tem falou jeito. lá no crescer, multiplicar e dominar. E em que momento que chega o desfrute? No processo. Então eu não preciso ter um momento específico disfrutando. o processo. Você anda de moto ou não? Não. Você anda. anda? Eu não, não ando porque... Não, tá, mas você gosta de dirigir? Sim. Você claro. gosta de viajar? Demais. Qual é a graça da viagem? É a, graça da viagem? É, o, é a viagem. É o, hum, é o, é não é a estrada? é a paisagem da estrada. Às é vezes a o, o, ali, o rolê perdia, doido de, de. furou ah, o pneu ah, e aí ah, o step tá lá e, e você. Ah, né? A parada para abastecer. Cara, não abastecia ah, o combustível ah, tá acabando. E agora esses uh -huh, rolês doidos, vocês uh -huh, já viveram isso? Uh -huh. é isso é que fica uh -huh. na memória. E essa é a graça, uh -huh. é a jornada. Eu perguntei da motocicleta, porque assim. Ó, o motocicli... o que, que o motociclista ama? A partida e o percurso. Uh -huh. Quando ele chega. Ele está pronto para voltar. Ele, não, ele não está pronto para voltar. Quantas vezes eh, a gente saiu, a gente amava ir para o Uruguai, aliás, eu amo até hoje ir para o Uruguai de moto, e, e aí a gente no meio do caminho fala, não, não, não, não vamos direto não, vamos, vamos entrar em Santa Catarina, vamos para a Serra do Rio do Rastro. Uhum. Aí a gente está no topo da Serra do Rio do Rastro, e fala, não, vamos para a Argentina. Uhum. Aí Uau. você está na Argentina, aí fala, não, cara, vamos... Sempre... E, e aí uma viagem de 15 dias dura Cinco 60, dias. Uhum. né, e a graça não está... No... Então, em que momento entra o desfrute? O desfrute tem que ser a todo tempo. É isso aí. Perfeito. Até e principalmente na no processo da reconstrução. Na sua, na sua vivência e na sua na sua experiência, é... qual que é o grande desafio das igrejas hoje? Para essa geração. Resgatar o evangelho como o evangelho é, simples, é assim. A Bíblia não foi reescrita e não será reescrita. É. Puxa, alguém nos últimos dias aí muito famoso disse que a Bíblia precisava ser reescrita para poder ser atualizada. A Nossa. Bíblia não será reescrita. É isso é, e, e ou o ser humano entende que, para fazer bons negócios, você precisa ler a Bíblia. Uhum. Para ter boas relações, você precisa ler. Aliás, a gente tem um escritor que a gente cita, admira e lê sobre ele, que é Rui Barbosa, uhum. que quando foi perguntado acerca da sua biblioteca, não sei se vocês sabem, mas Rui Barbosa, ele foi o dono da maior biblioteca particular que já já existiu, né? que já, já foi é, contabilizada, uhum. né? E, e foi perguntado a Rui Barbosa sobre a Bíblia. E aí ele dá a resposta mais incrível do universo, que eu acho que responde a tua pergunta. Ele diz que a Bíblia, na sua coleção particular, se ela fosse colocada embaixo de todos os livros, ela seria a base de todos os livros. Uau. Se ela fosse colocada em cima, ela seria a cabeça de todos os livros. E se ela fosse colocada ao centro, ela seria o coração de todos os livros. Então, o ser humano precisa ler Bíblia. Perfeito. E o maior desafio que não é dos pastores, o maior desafio nosso... Que, que somos comunicadores que, que, que somos influentes, o nosso maior desafio é só um leia a Bíblia Perfeito. e viva aquilo Perfeito. que está ali Perfeito. Então assim, a, gente, a gente precisa ler trilha dos milhões a gente precisa ler parece derrota mas é vitória e tem recompensa parece é vitória mas é derrota tem consequência a gente precisa ler na rota do milagre mas assim ó, é, eu se, se eu tiver que fazer uma escolha, eu leio a Bíblia Perfeito. e vivo a Bíblia e, e, e medito. Depois o Trilha dos Milhões. Né? Hã? Primeira Bíblia, depois o Trilha dos depois Milhões. Depois o Trilha Só dos trilha. Milhões. Só não pode esquecer. Do Só não dos pode milhões. esquecer. Né? <risos> e para uma pessoa que vai começar agora, vai começar agora a ler a Bíblia, ele lê a Bíblia... Você quer um atendimento? nós vamos marcar lá. Você quer um atendimento? Nós vamos marcar lá na É um atendimento pastoral. Pastoral, nós vamos marcar lá. A gente marcar marca um outro podcast igual... e já deixa como jurisprudência. Rapaz, eu, né? eu Tive Entendi recentemente isso. com a nutricionista e ela falou, sabe qual é o problema de ser nutricionista? Todo mundo quer fazer uma consulta, onde um encontra? É. Toda hora que quer saber, doutor, isso pode? isso pode? Não, isso aí você vai lá na clínica, é. pra você saber. É. Tô brincando. Qual eu, o desafio? É um ofício, cara. Isso é, um é. difícil. É. Pra Para uma pessoa ler a Bíblia de onde ela realmente deve, deve começar, para ela não ter preguiça. Ou você vai me chamar de maluco ou de paradoxo, mas a maior estratégia é não ler a Bíblia, é meditar na Bíblia. Uau. A instrução clara... Abriu? A instrução clara é meditar na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que medita na sua lei vai dia... dia. E noite. Ele será como uma árvore plantada no ribeiro das águas, cuja folhagem não murcha e dará o seu fruto na estação própria. A instrução é meditar na Bíblia. E, e eu, eu não sei se, durante todos os meus anos do Evangelho, se eu já li a Bíblia toda. Eu acho que já. Eu, mas eu não sei, porque eu nunca segui um plano de leitura da Bíblia, uhum. mas eu sempre fui um cara apaixonado por meditar na Bíblia. Então eu já, eu já me peguei meditando eh, seis meses consecutivos em um único versículo da Bíblia. Uau. Qual versículo foi esse? Jesus chorou. Eu quis entender por que Jesus chorou. Eu quis entender qual foi o sentimento de Jesus ao chorar qual era o cenário para ele ter chorado. Foi um versículo, eu meditei nele seis meses. Eu uhum. preguei durante um ano inteiro um único capítulo da Bíblia, 1 Samuel 30, eu tinha uma, uma Harley Davidson Ultra Glider, que é aquela que tem aquele morcegão grande na frente, uhum. eu, eu coloquei um adesivo escrito 1 Samuel 30, uhum. porque durante um ano inteiro eu só preguei em 1 Samuel 30, então eu entendi por que eh, Davi quando chega em Ziclague, Ziclague pega fogo, ele vai chorar vai se angustiar eu, eu, eu meditei eh, durante um ano e preguei durante um outro ano inteiro, 1 Samuel 30 então, meu, meu conselho, minha dica, minha orientação para quem está começando agora medite na Bíblia uhum. folhei a Bíblia vai ter um texto que você não vai entender nada, que tua cabeça vai coçar. Você já viu aquele meme que você... você a pessoa fala umas coisas que... É impossível. É, é, é ali que Deus quer tratar contigo. Então pega aquele texto ali e medita. Se tiver de pegar a enciclopédia Barça para poder... Né, interpretar o que está escrito ali, ó, pega a barça, pega, vai para o Google para procurar, mas assim, medita naquele texto, pega uma, uma versão mais atualizada e fica. Ah, mas eu vou ficar nesse texto aqui um mês, fique um ano, se necessário for, hum. porque é meditar na lei do Senhor. Então pega aquilo ali e medita. Maravilha. Daqui a pouco você vai se apaixonar Excelente. pela Bíblia, e essa seria a, a, a orientação mais a, a, fácil. a segunda dica: se apaixone pela hum, Bíblia. Perfeito. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Meu eu, irmão... não, eu não sou crente, não sou evangélico, eu sou filho e não estou empresário, não, estou palestrante, não, não sou palestrante, eu estou, estou. tudo isso. Uhum. Ah, Vitória, o que, é que você é? Eu sou filho. Ah, isso é amado. Isso eu sou, filho, eu sou filho. Apesar de mim, apesar dos meus erros, dos meus defeitos, das minhas limitações, eu sou filho. E como filho, eu amo ler o que meu pai deixou escrito é para mim. Essa, essa é a minha herança. Aliás, mais do que a herança. Essa é uma herança e um legado que ele deixou para mim. Você me fez tirar o óculos. E a Samara veio duas vezes ali, eu não consegui ler o que, que tinha naquela. Samara... Provavelmente, olha, eu não vi, que, que mas é eu, vou, eu vou te dizer o que estava que escrito. Provavelmente estava dizendo assim: ó, vocês já estão com quase duas horas de <risos> é podcast. Exatamente. Querer. Uma hora e quarenta e lá vai pedrada. É. Exatamente. Que, e que, vai aí... virar, que, vai, que vai manter uma hora e quarenta? Eu preciso, vai. inclusive, vai. fazer alguns agradecimentos ainda, né, gente? Ó, o turma já está dando tchau para nós ali. <risos> Vitor, mas a sua, a sua história realmente é incrível. E, como você disse, dá para gente... Se a gente pegar cada uma das suas das inserções, dá para fazer outros podcasts. Tenho certeza disso. É, mas eu preciso aproveitar e fazer alguns agradecimentos também. Hoje nós estamos estreando dois novos, dois novos patrocinadores. Aqui nós temos oh, a ClickBuy. Oh, tá é, bonito, é, click está é chique. Hã? Aqui, ó, fica bonito. É. Toda vez que você vê, ó, ó, ClickBuy. ClickBuy, obrigado. Obrigado pela parceria. Obrigado pela ela presença. Seja bem-vinda, seja bem vindo ao nosso podcast. É click by, veste a gente, né, Robledo? É isso aí. E a gente está muito feliz por isso, porque são empresas que estão acreditando no nosso projeto, acreditando em nós, primeiro, né como a gente disse, no nosso eu-negócio. É claro que, que tem uma conexão pessoal sempre, é verdade, porque isso é relacional, é relacionamento. Então a ClickBuy é uma, uma empresa que a gente quer agradecer. Nós queremos agradecer também a Unimed. A Unimed também está chegando. É isso Legal. aí. Legal. A Unimed é a nossa, nossa estreante também junto com a ClickBuy, né, Rubleiro? É, meu né? amigo. Está ficando, tá ficando é. importante esse ah, já negócio, tá aí, já. Está aí já. Ah, então agradecer muito ao time da Unimed, a Unimed Goiânia começa com esse projeto, mas já pensando, no dia de manhã estarei lá com eles fazendo uma palestra. Amanhã de manhã, para alguns. Algum, um time da cooperativa, enfim, alguns médicos diretores também. E a gente está muito feliz. Sejam muito bem-vindos também, Unimed. E o Galpão, né? Nosso estúdio aqui, que está sempre conosco, um parceiraço, nos dá esse apoio aí com toda essa infraestrutura incrível. Você precisa conhecer o Galpão. Você precisa conhecer. Aqui tem. São quantos, meninos? São quantos estúdios ao todo que dá para fazer aqui? Três, Três quatro, mas você quatro pode multiplicar. Estúdios multiplicar isso em diversos cenários Sim. que é muito legal então essa estrutura dos meninos está muito bem preparada para receber eles são tem, tem uma base de filme tem uma base de música, são cineastas também enfim e a gente está muito feliz com a, com a parceria aí do galpão seja bem-vindo também galpão mais uma vez o galpão já está com a gente já mais um desde o início contato né? desde na início. descrição contatos na de de de descrição exatamente quer fazer o teu podcast que é Gerar conteúdo para a tua audiência, esse é o lugar. É isso aí. E aí, falando de estúdio, mas também falando de produção lá nos eventos, produção lá na sua empresa, produção do seu vídeo institucional. Fala com o time do Galpão, da Stone Entertainment, também que são parceiraços nossos aqui. E, meu irmão, te agradecer muito. Te que agradecer isso? mais uma vez. Acabou mesmo? Acabou, né? Sério. Quem quiser, quem quiser achar o Victor, onde que acha? Instagram, arroba Victor.com. Alamino. Victor.alamino. Alamino. Já vou seguir aqui. E quem quiser o Rise, nós falamos que vai estar na descrição. Nós já ensinamos aqui a turma como se escreve. R-I-S-E-X-P. Não é isso? aí. Você pode procurar no Instagram, pode procurar no Google, na internet, você vai encontrar lá. Tem um time de peso. Eu quero agradecer publicamente. Nesse time de peso eu também faço parte, estarei junto lá com um grande time, com grandes nomes do empreendedorismo nacional. Nós teremos, eu vou, vou falar os que eu lembro, tá, uhum. Vitor? Nós teremos a presença aí de Tiago Brunet, nós teremos a presença de Carol Pfeiffer, nós teremos a presença de Rick Chester, nós teremos a presença de Ricardo Martins, e aí você complementa com os demais que eu não vou lembrar de cabeça. Você vai lembrar de cabeça também o nome Thiago específico Kenesclay. dele? Tiago Kénis, por uma. favor. Tiago né? Kénis, claro, que é está né? ali, é. né? já está lá, já, já começou a rodar aí é. pela cidade e é. tudo. Já está já tá nas mídias A gente Nem tem chegou. Natália Beauty, né Natália vai falar Beauty, muito de, de empreendedor feminino. né Sim. É, Eduardo Mendes, que, uhum. é um, que é um player incrível também no segmento imobiliário. É a primeira AAA do Brasil, né? aqui em Goiânia um cara que tem uma, uma história é assim ó, se vocês acham que é a minha história de superação vão ver a história do Eduardo Mendes é um a gente cara, com, eu vou conectar com o Eduardo é, e nós vamos trazer ele no podcast Eduardo Mendes vale a pena um cara uhum. é, se quiser quiser trazer ele podcast o cara já tem, ele tem uma história incrível vai estar lá no palco do Rise também uhum. com a gente Gabriel Machado né Gabriel Machado é é conhecido como rockstar das vendas Uau. né o uhum. um cara de São Paulo que tem uma um, uma linguagem muito singular né, voltada é, para esse segmento específico de venda, técnicas de venda, hum. então vai ser incrível. E, e eu não podia deixar de falar que para mim assim, ó, é, não, é, eu, eu vou estar tá lá, Lameira né? Também, né vou estar tá lá estendendo, isso. estendendo a corda, né? Jogando é. a corda. E, e, e todo o evento, é, o mestre de cerimônias do evento é o Bruno Romano. Cara, o Bruno Romano, não sei se você conhece, mas o Bruno Romano, ele Esse é o essa semana, é, ZN, ele ele é o, ele é o humorista uhum. das empresas, né? Ele Uau. tem tem um, um um, uns canais incríveis, né, voltado... Ele além de ser o mestre de cerimônia, ele é um humorista, ele vai fazer um stand-up lá 100% voltado para o corporativo e é o mestre de cerimônia. Então, assim, o, o evento é muito, muito dinâmico, uhum. né, tem um cronograma lá de, de 14 horas entre credenciamento e palestras e tal, 12 horas de, de conteúdo. Uhum. Né, provavelmente a gente deve encerrar o evento com o Thiago Brunet, né, falando ali sobre destino e tal. Uhum. É, a, a minha expectativa é, é muito grande e eu tenho dito isso. A gente vai colocar 2.500 pessoas porque é o que cabe claro. né, no centro de convenções. Mas uhum. se uma pessoa entrar lá no fundo do poço e a gente conseguir tirar ela do fundo do poço, já valeu todo o esforço, já valeu todo o investimento, já valeu eh, todo o sacrifício para o evento acontecer. E eu conto contigo lá para gente aí, poder irmão. segurar a corda Noçando e corda tirar e as corda. pessoas Já do é fundo isso do poço. É, é, é, é, é isso aí, conta comigo. Obrigado mais uma vez. E sucesso, meu irmão. Eu Obrigado, costumo dizer, o cara que tem coragem de montar um evento com esse nome, com esse peso, com essa quantidade de, de grandes nomes que estão vindo, um palco daquele, aquele é o palco maior palco da América Latina, você sabia disso? Sério? É. É Não, e, e, é e palco. assim ó. tem 1.500 metros de palco ali. Você sabe por que, que eu escolhi o centro de convenções, só para encerrar? Eu, eu fui lá porque eu ia ser patrocinador de um show do J Quest, Uau. que ia acontecer lá. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi aquela, aquela plataforma... O palco desce. O palco é. desce é ali. É. né? Só que o palco que desce, sobe. Uhum. E o evento fala de quê? De ascensão. ascensão. Uhum. Então, assim, quando você for palestrar, uhum. você não vai entrar. Você, você vai, vai subir. Uau! Uhum. Uau, já tô querendo, hein? Mas já não chega, rapaz. Não chega esse entregou, dia. Ah, pai, chega o final, chega o Natal, chega o Ano Novo e não chega o dia do Rise. O uh, que, que é isso? É 24 incrível. de junho, né, irmão? 24 de junho é um sábado o dia inteiro e vai ser um evento incrível. A gente já está pensando na segunda edição. É, os passaportes já estão. Eh, prometendo que vai esgotar, Show. a gente deve dar sold out rápido. Né? A gente fez um, um ingresso, um valor de ingresso muito democrático, né? pra, porque a gente quer realmente que as Dá pessoas cresçam. Dá para parcelar no cartãozinho, quem Dá quiser. Dá para parcelar no cartão, enfim, tem, uhum. tem pacote para a empresa, tem um monte de coisa bacana. Ó, eu vou estar, se você não vai, aí é o problema seu, mas eu vou estar, se você quiser, está na hora. Né? Tiagão, obrigado <risos> por ter me convidado, te obrigado por vocês terem paciência de me ouvir. Que foi isso. bom demais. A gente Perdão pelo dentro. romantismo. É, é. Romantismo só é bom leantor. também. Só brilhantou, é, né? Só brilhantou. E Muito contem bom, comigo cara. mais uma vez. Meu primeiro encontro com o Tiago, eu perguntei para ele, Tiago, o que, é que eu posso te dar? O que existe em mim que eu posso te oferecer? Aí junta assim, dois servidores. Eu falei, aí, não, não, acabou. o que, que eu posso? É. Não, não, fala você primeiro. Aí, como, aí sim foi romântico. Ah, não, não, fala você ah, primeiro. Não, você a gente primeiro. ficou de nove até... 11 h 45 Porque decidindo, é... né, quem serve o que para quem, é, e em 15 minutos a gente resolveu tá tudo a fatura certo. e tá tudo Até que certo. os meninos começaram a ligar, pai, vai vir me buscar na escola, não, como é que faz? E os e meninos tudo. daqui a pouco vão falar assim, mas já acabou, né? Vai é, falar uma encerrar, corrida ali, agora. Ali. É. <risos> Obrigado de novo. Deus abençoe. Gratidão. Amém. Obrigado, Obrigado turma. Eu Obrigado, espero amigo. que você, meu amigo e minha amiga, tenha gostado tanto quanto a gente gostou desse episódio, beleza? Até e se você gostou, curte aí, compartilha e manda é, para a turma toda, por favor. Conta para todo mundo. Um abraço, gente. Até, até a próxima. Aí. Tchau.